Salve galera, é com podcast na veia e hoje quem vos fala é o imperador e é uma satisfação poder falar com, sem sombra de dúvida, um dos maiores youtubers que tem aqui no Brasil. E olha que eu já tive a oportunidade de conversar com o maior youtuber da língua portuguesa do mundo, que é o professor Noslen de língua portuguesa, que também está aqui no Paraná, em Curitiba. Ele tem aí mais de um milhão e pouco de inscritos. Todavia, com todo respeito ao professor, ninguém com alcance tão grande quanto o Lucão. O engajamento do Lucão é absurdo, é monstro. Lucão tem esse, esse chassi de grilo gigante, parece o Rambo, Marrapá, com alcance e um coração gigantesco. Salve, salve, Lucão, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar aí o nosso convite e se apresente para a galera. Desmute aí também, irmão. Bom, boa noite a todo mundo, boa noite aí. Obrigado. Primeiramente, quero agradecer pelo convite. Confesso que eu estou um pouquinho nervoso, um pouco ansioso, mas, bora lá, vamos trocar ideia, vamos conversar sobre, e é isso daí, pô. Tô, tô tenso, tô nervoso um pouquinho, vambora. Cara, fica nervoso não, irmão. Nervoso você tem que ficar quando você vai naquelas explorações, principalmente naquelas surpresas lá que você teve mais ou menos dois anos atrás. Salve engano. Né? Não, eu vou falar pra você... Aquilo lá, sim, foi uma surpresa que, tipo, é uma coisa que eu não esperava e hoje em dia eu até posso esperar, mas eu não quero nunca mais passar por isso, não. Cara, a gente já vai chegar nesse desenrolo e vou te falar, não sei eu, posso falar por mim. Cara, eu não gostaria nunca de ver uma parada daquela assim, não. Ah, no susto que foi, eu também nunca, nunca, nunca. Não, sem chance, irmão. Ó, e vou te vou te falar, te falar pra galera também aqui. Eu e o Lucão não nos conhecemos pessoalmente e é a primeira vez. Lucão, eu tenho 28 anos, 29 anos de fotografia profissional. Não somente a parte do clique, revelação, né, época de laboratório, sou velho pra cacete, mas era contratado por revista, televisão, cinema para fazer parte de iluminação, enfim. Então a, a, a fotografia na minha vida sempre entrou isso. E eu cansei de fazer a noite, mano, e ver muita, muita coisa ruim no meio jornalístico. Mas assim, no teu hobby ali de boa e tal, vou fazer aqui um qualquer, e aí pá, um presuntão lá, foda. Não, é, é totalmente diferente, porque quando a gente vai, a gente espera, tipo, sei lá, um uma pessoa viva, um animal, um cachorro, uma cobra, isso a gente espera. Agora, do jeito que foi, foi ah, um choque... Ah, ah, foi sem... Eu não consigo nem descrever o, o quão chocante foi para mim, mas foi tenso, foi pra caramba, cara. Isso sem sombra de dúvida. Cara, já vamos chegar nesse desenrolar desse vídeo aí. É, pessoal precisa entender um pouco né? mais sobre a pessoa Lucão, isso é importante, né? Então, Lucão YT. Sim, senhor. Da onde, Lucão e da onde, o YT? Bom, em 2017, 2017 eu fazia a Senai e eu sempre chamava de Lucas mesmo. Eu já tinha um canal nessa época, eu sempre chamava de Lucas. Só que tem um amigo meu, do nada ele começou a não sei o que, Lucão, não sei o que, Lucão. E eu fiquei com isso na cabeça. o meu canal tinha outro nome, não lembro o nome na época. Aí eu peguei e mudei pra um nome lá, coloquei My Name is Lucão. só que ficou muito grande. Aí eu peguei Sim. e falei, não, eu preciso encurtar esse nome aí pra deixar o nome mais direto, fácil de busca. Aí eu coloquei Lucão, só que o YouTube não aceitou um único nome. Aí eu falei, tá, mas agora que eu coloco na... Ah, vou colocar YT, que significa só YouTube mesmo. Aí eu coloquei Lucão YT e tá aí há uns 5 anos já esse nome. Caraca, mano. E juro pra você... Na minha santa burrice, eu fiquei assim, cara, beleza, Lucas, antes de saber, né, uhum. É o nome dele. Agora, qual o nome que começa com Y e que tem a T no meio? Porra, que pira é essa, né? <risos> aí fiquei, fiquei, e aí, não, deve ser de YouTube, né? Então tá beleza, mas tem que perguntar pra geral. Não, tá certo. Mas é, é basicamente, muito longe isso não. Não. Galera, me diz uma coisa aí, vocês que estão assistindo. Como é que tá a transmissão para vocês? É, o que que tá acontecendo aí de áudio, de imagem? Tá suave, tá tranquilo? Solta nos comentes aí, por favor, tá? Aí, já tem nego falando da Ellen, viu? Estão perguntando se a Ellen tá aí. Não, hoje, hoje ela não tá, hoje ela não tá, não. Tá lá na casa dela, deve estar tá assistindo também. Pô, isso é massa, cara. Quanto tempo de junto já? Cara, agora dia 7 de janeiro, faz exatamente 5 anos 5 anos de namoro qual que é a tua idade? eu tenho 22 meu irmão é, vocês já são casados? praticamente tá louco só não, só não mora junto Porra, cara. bom, vou te dar uma experiência, visão de quem já passou por três. <risos> continue assim, cada um na sua baia tá ligado, tá suave uhum. paz e amor <risos> Se junta só pra saudade Não, mas tá certo Eu tenho que dizer mesmo Aí ó, chegou, chegou, tá aqui agora na área Bom, agora salve, eu vou Salve, salve, dona Ellen Fique à vontade Perguntar também Estamos falando mal de você já, viu <risos> Eu sou inocente nessa história hein? Entendi, ó Minha mulher tá aí também ó. Tá, tá, tá ouvindo aqui Tá minha mulher faz a produção aqui, saca? Ó, da hora, da hora. Tem, tem botão pra caramba pra apertar aqui, enfim, muita coisa. Cara, eu vi, eu vi nos seus stories o tanto de botão que tem. Eu, eu ficava perdido. Eu dou meus parabéns pra sua esposa, cara. Porque é muito... Eu vi, tem muito botão, muito botão. Cara, é botão demais, mano. Botão demais. Depois eu vou te fazer uma foto aqui. E aí eu posto lá pra galera ver. Aqui são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito monitores Eita, bexiga Rapaz, o bicho pega aqui bicho eu, pega. Eu, não dou, eu não dou conta de um Cara, é tenso, é tenso, tenso mesmo Mas a gente vai seguindo bar. a gente escolheu isso de profissão para, né Eu fui, depois de muito tempo da vida, porra, quer ver? Tu já dirige, tem carteira? Ainda não, mas dirige. Pois é, dirige. Não, tá bom quem, quem dirige é tu, não é a carteira, caramba eu, eu, Claro, pô <risos> Cara, eu fui começar Eu fui tirar a carteira, na real Eu devia ter uns 25, 26 anos uhum. Saca? Bem velho, assim, saca? Um uhum. padrãozão, assim E aí fui fazer faculdade também já burro velho Então eu tenho aí Eu acho que uns 15 anos de formação Mas já trabalhava na área, igual dirigir, né? Já dirigia uhum. antes, né? Então Escolhemos isso e a gente vai seguindo o baile, né? Meu garoto, a gente já vai acelerar de boa quanto a isso. A galera vai esperar ali, quer saber de exploração, quer saber de um monte de coisa. Uhum. Mas assim, qual a tua principal profissão? E, e já te explico o porquê da pergunta. Por que, que eu gosto de ver seus vídeos, vídeos do Lolo, Luan... Vídeo do bobão lá, do Cabeça de Pipi, do Bruno. O que, que eu gosto de vocês, cara? Tem outros mais que aparecem aí com vocês. Tem um rapaz que eu esqueci o nome dele, que tá no teu canal direto. Puta, mano, esqueci um do maluco. Ui, Mas eu vou zoar logo. Porra, tem uma orelhão do caralho. Saca? O eu Gustavo. Sou... Eu sou o Gustavo, ele mesmo. Eu sou zoeira, mano. <risos> <risos> ah, Gustavo, a gente boa demais, porque o moleque a gente boa demais, mano. E moleque, parceirão, irmão. Parceiro, parceiro. parceiro. Não, eu, eu conheci ele, foi muito no acaso. Eu tava, eu tinha ido gravar numa faculdade abandonada. Aí eu chegando, eu chegando na casa da Ellen, tava com fome. Falou assim: Ah, não, vamos comer um pastel. E tinha uma, um trailerzinho de pastel chegando na casa da Ellen. Para aí, fui lá, fui fazer o pedido. Aí a mulher olhou pra minha cara e falou eu só vou desligar aqui a máquina porque é o Lucão e Dona Ellen. Aí veio, abraçou a gente, conversou, a gente começou a conversar, tal, fez o pedido, aí depois ela veio, falou do filho dela e pediu uma meu WhatsApp, eu passei. Aí ele chamou eu, aí eu falei, não, vamos, então tá bom, vamos conversar. Aí ele veio, nós né, começou a conversar, aí foi gravar e tá aí. Já acho que já tem um mês já isso, já aí. Daí em diante, daí firmou uma amizade só bora agora. E o Bisonho já montou o canal? Porque eu vi um vídeo teu puxando a orelha dele. Não, pô, ele tem, ele tem o canal dele, só que ele, ele ainda tá naquele começo que ele ainda tá procurando o caminho pra seguir. Eu falei pra ele, cara, foca num estilo de vídeo e segue, que vai dar certo. Aí ele tá procurando um estilo, porque ele gosta muito da exploração, só que ele gosta muito de bike. Então ele meio que mescla os dois. Mas ele já tem o um canal dele, já acho que um ano já, praticamente. Ele ah, um canal não, dele. já tem tempo ali, cara. Tem, então que tem tempo é. já de caminhada. Cara, de bike, mano, fala não que eu sou suspeito. É, eu fiz, eu fiz triátomo então parei de pedalar por causa de problema na lombar e joelho lascado, né? Então meu treino de força era em mountain bike, né? Tu sabe que eu tô em Curitiba, né? Sim. Então eu saía de Curitiba pedalando no cacete e não era na BR e ia pra Florianópolis. Eita! Aí, rapaz, é pesado, pesado. Então, quando fala de bike, cara, se entrar aí no aplicativo Strava e me procurar lá, vai ver todos os meus, meus trajetos e tal, tempo, altimetria, enfim, coisa pra caramba. Caraca. É legal. É eu, legal, é massa. Eu andei de bike muito, ando até hoje, né? O começo do canal meu foi de bike. Bem, uhum. no, bem, é, bem no começo, era tudo de bike, tudo de bike. Era bike de manhã, de tarde, de noite. Tinha vez que nós saía de manhãzinha para ir gravar de bike eu e meus primos, nós ia de manhã, voltava só de tardona, já anoitecendo, porque o lugar era longe nós ia de bike. Hoje em dia, graças a Deus, tipo tudo tudo tá melhorando, aí o dinheiro tem para pelo menos para gasolina. Aí às vezes meu pai vai, meu sogro leva e nós vai. Aí, aí continua e na caminhada. Não, cara, mas tem que ser, né, irmão? E por que que eu faço essa pergunta? Porque é legal, cara, ver moleque novo como vocês ali. É, eu acho que até no texto ali eu te perguntei, né? Uhum. O Luan que te incentivou através da sua namorada, da dona encrenca, da dona Ellen, que te apresentou o Luan, né? Isso. É, quando eu conheci o canal dele, eu era que nem o, o, o que eu comentei do Gustavo. Eu, eu, tipo, era, eu não, não gravava só a exploração. Eu fazia vários vídeos. Então não tinha um caminho a seguir. Aí quando ela apresentou o canal dele para mim, aí eu comecei a acompanhar, virei um fã mesmo. E aí eu falei, tá da hora, vou fazer isso, porque aqui na, aqui perto de onde eu moro tem muito, mas muito lugar abandonado, tanto que o começo do canal foi tudo aqui. Então tem muito. Aí Eu falei, beleza, vou fazer isso. E foi o que eu fiz. Comecei a seguir esse caminho. E aí eu segui nesse caminho, como tipo interagindo com o canal dele, eu meio que ele meio que, que me notou tal. Aí ele armou com ela para vir pra cá. E aí quando ele veio, em off, ele falou algumas palavras pra mim que aquelas palavras foi aonde mudou tipo, totalmente a minha visão. Aí eu falei assim, não, pô, o negócio é real, acontece, e é só acreditar que vai dar certo. Aí foi aonde essas palavras dele fez eu acreditar e eu chegar aonde eu tô hoje. Então, cara, isso é suma importância. Ó, é, vira, puxa um zoom aqui da câmera. Para a galera poder ver aqui, enquanto o Lucão falava, tô eu aqui eh, fazendo os histories daqui do primeiro ponto aqui da produção, né? Minha moleta está lá no fundo. Puxa mais aí o zoom, fecha mais aí. Daí, então tá aí, dá para ver bem, não é, Lucão? Dá, dá para ver bem. Então fechou. Aí... Daqui a pouco eu posto lá porque eu tô falando. Quando o Lucão começar a falar, eu acabo de fazer os frik-frik ali. <risos> então, cara, isso é legal que o Luan fez com você e você tá replicando pro Gustavo isso eu acho maneiro, ainda mais porra, o Luan, eu não conheço o Luan, tá? Uhum. ele tá com quantos anos, o Luan? Cara. mais velho eu, que você não, ele é mais velho que eu, mas até hoje ele é um mistério a idade dele ninguém, <risos> ninguém sabe exatamente Uns acha ele fala que é 17 o do nada é 18, mas ele tem ah, mais não... que isso, dá pra perceber, mas até hoje é não lógico, é ainda. lógico é mais é mais novo do que eu óbvio mas mais velho que você certeza é isso é isso é com certeza eu Era acho que certeza, ele é que mas... nem aquele cara lá cada ano que passa ele se renova ao, ao invés ah, a idade entendi. aumentar a idade dele volta como é que é a história de Jay, jane não sei lá que é Blue louco bem Benjamin, Benjamin alguma coisa é a porra dessa daí <risos> é, deve ser isso aí mesmo mas cara eu acho isso muito legal porque tem muito nego que tá precisando fazer um qualquer, tá ligado? Uhum. E, porra, hoje no, no mundo de internet, cara, é muito fácil. Claro. Trabalhoso, né? não é simples, uhum. mas é fácil. Porra, aí eu te perguntei, qual a tua, tua principal função, fonte de renda? Se você se sentir à vontade de falar. A minha principal fonte de renda hoje é, tipo, eu sou servente de pedreiro. A minha aí, principal ó. fonte de renda. Aí, ó. É um trabalho pesado, concorda comigo? Pra caramba. Pois é. Caramba. Fazer vídeo, editar vídeo, é difícil? Cara, é difícil pra caramba também. É bem difícil. Sim. Mas não é pesado? Não. O que é... que é mais tranquilo? A dedicação no vídeo e depois você largar eh, a tua principal atividade hoje? Ou ficar ainda, eh, aspas jogando tijolo para cima igual muita gente faz ou seja é, trabalhos de forma antiga né uhum. sem sombra de dúvida para mim é o YouTube então eu, o que eu quero é é que tipo que nem foi o que aconteceu lá atrás é o, o focar e o acreditar naquilo que vai dar certo porque vai dar certo e já tá dando certo então meu sem sombra de dúvida meu maior sonho é tipo YouTube e ir, ir para frente Cara, que top, mano Você falou que tava nervoso, né? Você mandou o WhatsApp pra mim tava Porra, mesmo. tô ansioso E tava, tava. Eu falei, irmão, relaxa Fica tranquilo Você não imagina o quanto pra mim É, é prazeroso Poder estar tá falando com você Não Foi só é, Porque eu acompanho seus vídeos, né? Sou um inscrito do seu canal Sou um, um influenciado né? Da sua forma que você conduz E tudo mais mas muito mais por ver um moleque novo, cara. Eu tenho idade aqui para ser seu pai duas vezes. Caramba. Então... É, bicho... Eu tô igual o Lucão, tá ligado? Não, igual o Luanzão lá. Vai voltando a idade. Então, cara, eu fico muito feliz, fico contente de ver os vídeos que o pai da Ellen tá junto ali esperando. Eu acho isso maneiro. É... Um... Eu vejo uma base familiar, saca? Uhum. Isso eu acho legal você retratar, ela também aparecer. Eu me cago de rir quando ela fica, tipo, cuzona assim, saca? <risos> <risos> cago de rir. Ai, tipo, bicho, porque te, teve um que vocês foram, que era uma... Eu não lembro esse episódio. Mas era uma casa que vocês já, já tinham ido. Aí vocês entraram, tava tudo zoado. E o carro do velho do pai dela, ficou na frente, assim. E uhum. parece que o velho dormiu no carro. né ele fechou os vidros, fechou a porta e ficou lá dentro. O mundo caiu nele, só vão lá. Só o piloto de fuga. Ah, ele, velho, eu chorava, eu passei mal de rir, velho. E você, <risos> tipo, tacando foda-se. Tá bom amor, vem aqui Mas olha pra mim Não, coitado, eu, eu fiquei com muita dó Porque tipo assim, o lugar é longe tipo É bem longe daqui de casa Só que na hora que a gente chegou no lugar Já começou a dar errado Porque eu não sei o que aconteceu Se foi um bicho, se foi um galho, eu não sei Mas na hora que abriu a porta do carro Que ela saiu, deu uma ventania Já entrou no olho dela Aí já ficou Ui. com o olho ruim Aí eu falei, não, pode ficar dentro do carro Vocês estão aqui, eu consigo gravar sozinho de boa só que ela, não, eu vou gravar, eu vou gravar. Aí eu falei, tá, então vamos realmente gravar, nós grava rapidão e mete o pé. Era o que nós ia fazer. Porque nós já tava lá, para. só bora então, né? Aí foi o que aconteceu. Aí ela falava assim, não, não sei o quê. Aí eu, tipo, depois que eu postei o vídeo, que eu vi o pessoal comentando, aí eu falei, cara, eu fui muito cuzão mesmo. Porque ela falava assim, vamos embora, vamos embora. E eu, não, só vamos ver mais esse cômodo aqui, ó. Só mais esse daqui, já que nós vai. Não, hoje eu percebi que eu fui muito cuzão com ela mesmo. Cara, mas vou te falar uma parada. É uma forma de engajamento, tá ligado? Independente se é combinado, se não é combinado, se foi ao acaso, aquele, pelo menos esse vídeo ali, uhum. bicho, mas isso dá um engajamento, dá um clickbait assim, foda. Coitado Não, o negócio do olho, pô Ela foi parar no hospital no outro dia Teve que fazer lavagem, colocou o Negócio ah, como é que fala é... é soro, ah, uns negócios que ela colocou no olho Teve que tampar o olho, foi o um negócio foi, foi crítico mesmo Meu irmão, isso no dia seguinte, foi pro hospital e tudo mais? É, nós gravamos esse vídeo Era no domingo domingo de noite Que era folga no meu sogro, na segunda-feira de manhã Ela já, já tava no hospital já Meu irmão é, o negócio foi foi crítico Ela não, ficou mais de uma semana Ela ainda até ela reclama do olho até hoje Que fica meio raspando Mas ela ficou uma semana com o olho ruim Meio inchado, e vermelho sabe, E não sabe que o bagulho que foi não? A gente acredita que pode ter sido um bicho Ou um galho que entrou Que na hora que entrou ela já bateu a mão Aí foi onde pode ter machucado o olho A gente acredita nisso é, Caraca, aí é ruim hein? É. Confesso a você Enquanto é. seu espectador é, e não só você, né? A gente tem parâmetros, né? Uhum. Porra, o vídeo ele é feito do quê? De um roteiro. Sim. Ponto. Ninguém sai numa loucura já... pô tem um bagulho aqui maneiro, deixa eu filmar aqui. Ah, tem um teto aqui diferente. Não, porra, vamos lá e tal, tá, vamos fazer um roteiro. Então, fico eu pensando assim... peraí aí que a produção quer falar alguma coisa. É. coisa tia, pra... Ouviram aí? ele acabou de falar que tomou remédio na veia... Por conta dessa bagaça. Verdade, verdade, tomou mesmo. Caraca, Ellen. Pô, aí, fico com dó de você agora, mas <risos> confesso que eu ri pra porra. <risos> <risos> Senhora. E muito. Mas voltando ao roteiro ali, ah, cara, assim, seja na pesca magnética, que a gente vai falar desse bagulho uhum. também, seja em pesca esportiva, não interessa. Enfim, a mágica de qualquer, de qualquer vídeo São duas Roteiro e edição exato Então, o que, que dá para se fazer Na parada? Eu pensei ali Ah, eles combinaram Assim como tem alguns vídeos, não falo dos seus Mas de alguns outros Mais aí que tem afora Eu olho e falo assim, cara Na pesca magnética Ah, irmão, não mete essa O cara não. botou a parada ali, implantou o bagulho Para com isso Aí, na exploração. Porra, irmão, tá de zoeira com a minha cara. Não, não, não, não. <risos> N -n não é assim o bagulho. Tem aqui um lugar que um padre morreu enforcado, tá ligado? Que é a casa do padre aqui próximo de Curitiba. Eita! Aí, é, cara, assim, eu pedalava em treino, né? Era às quatro da manhã, eu passava por esses bagulho pedalando. Porra, mas, bicho, no meio do mato, tu sabe como é que é? Tu não enxerga um palmo na frente do nariz. Lanterna de bike. Era só o que a gente vira o pneu da frente. E olha então, lá. Porra, e olha lá. Bicho, a gente já foi assaltado, já perdi bike, bike cara, de 18 conto. Enfim. Mano, tu sabe que brota os malucos do além, né? Do meio do mato, né? Uhum. Tu flagra Muito isso? Muito do além. Muito do além. Pois é. Então já trombei algumas coisas assim mas bicho, na moral, eu não boto fé nessas paradas que falam e tal, aí eu fiz uma, uma resenha aqui com legionários legion, é legionários legionários, os legionários aí eles me convidaram para ir junto, Porra, irmão e eu acelero saca eu acelero, <risos> acelero, bora bora, bora, bora, e aí quando é que é quando é que é, quando é que é, tô esperando até hoje <risos> parada então os bagulho, mano, que na moral, o dia que tu vier para cá, eu vou te levar e a gente vai assim, tipo, três da manhã. Misericórdia! Ai. Rapaz! Não, na hora. Tá que nem filme de terror. Tá acontecendo um barulho lá fora. A gente fala assim: não vai, não vai. Aí o tipo, povo vai vai ver. É o que a gente vai fazer então, pô. A gente vai não, mas e é é ali, aí. Ó. Mas essa, fita, esses aí, eu acredito. Assim eu acredito, mas tipo, ah, porra, quer ver só, tô indo eu e você, e aí começa os barulhos estranhos. Certo. Só que, mano, a gente cons... eu pelo menos consigo ver o tipo de barulho qual é. Bacana. Aí o vídeo, pra quem tá vendo, mostra assim, tá eu, você e minha mulher. Aí eu já levanto uma hipótese, porra, peraí. Ah, tinha mais uma pessoa, essa pessoa foi colocada lá pra ficar batendo e tal, claro. sacou? Aí eu falo, ah, para, irmão, pare Mas eu já fui em lugar, cara. Porra. Não, tem, ah. tem, tem lugar que eu vou te falar. O negócio é... Tipo assim, não pode abusar muito, não. Que é que nem eu, a, minha, a minha avó falou uma vez pra mim, assim. É, eu, eu, sei, eu sempre falo isso. A minha avó uma vez ela pegou e falou assim pra mim. É, Cuidado, você fica indo pra esses lugares aí uma hora, você fica procurando, quem procura, acha, viu? Aí passou, é passou uma semana ou duas semanas que aconteceu, achei o corpo. Então. Cara, e é facinho. Bicho, aquele, aquele hotelzão, você teve lá com, com a tua mulher, depois você foi com o Luan e o Cabeça de Pipi. Cara, eu olhei. Eu acho que você até tentou dormir lá, ou dormiu, sei lá. Não, a, gente, um a, gente, a gente tava com esse projeto. A, a... O intuito era passar a noite, mas não deu muito bom, não. Cara, eu tava eu e meu filho vendo, de seis anos, meu filho, tadinho, eu tenho que ficar falando pra ele, não, meu amor, calma, é tudo combinado <risos> e tal, pá, tem que encorajar ele ver. Uhum. Porque, porra, né? Aí ele assim, pô, pai, tem gente lá, vai dar ruim, vai pegar <risos> ele, vai fazer maldade. Ah, é, se postou <risos> porque tá vivo. Não. Porra, e eu falando contigo, né? Gente, só pra vocês entenderem, eu mandava mensagem pro maluco do Lucão, é... Claro, eu não sabia, o dia que ele ia fazer a porra do vídeo, eu só vi o vídeo, eu vou chamar da primeira parte, e aí o filho da puta me some. Não falou mais comigo e tal, não sei o quê. E eu, caraca, irmão. Aí eu comecei a mandar mensagem frenética quando eu vi o segundo episódio. Aí, eita porra, o que aconteceu com esse doido, né? E fiquei, fiquei. <risos> esse Não, aí vou tu me falar pegou. Você, vou falar. Não. Ah, tô ligado com o vídeo é esse. aí foi nesse outro. Não, e sabe o que, que é o pior? Desse, desse hotel que você comentou agora que eu fui sozinho, que acho que foi. E tu botou a câmera lá em cima, tá ligado? E umas duas esse... semanas depois, um cara foi preso dentro desse hotel, guardando droga. Caneco! É, pô, o, tipo assim, aí, aí o que? Foi fim de semana agora, eu dei uma passada por lá, o lugar tá totalmente lacrado. Ninguém entra e, tipo, ninguém entra, porque quem tá lá dentro não vai sair também. Tá lacrado. Você é doido, cara. É, pô, que o bicho. maluco foi preso lá dentro. Pô. Tem notícia e tudo, tipo, tem notícia e tudo em nesse site de Facebook que mostra tipo, a região. Então tem notícia e tudo falando sobre. Eu só não sei quem é o um uhum. maluco. Não sei se é o um maluco do, do que apareceu lá na, na câmera lá. Não sei, mas eu sei que um maluco foi preso lá dentro, cara. Tem notícia e tudo falando. Caraca, mano. Deixa eu só explicar aqui, ó. Minha, eu sou o imperador, galera. E por que que eu sou imperador? Eu tenho uma empresa fora a da Icon Podcast. Eu tenho uma outra empresa de cosméticos. Então, quem quiser aí adquirir algum produto, chama nós, tá? Então, assim, ó. E nessa empresa, o nome dela é Imperador. Por isso, Imperador. E minha mulher leva o nome de Imperatriz. Então, ela entrou aí no chat, deve estar tá trocando ideia com as meninas aí e tal. E peço a gentileza. Cai no couro dela, zoa ela. Por favor. <risos> ela tá rindo na minha cara aqui e fazendo um gesto feio. Então, bicho, tem aqui, num bairro chamado Bacacheri, um moinho que tem muitos anos, que conta a lenda, a história, enfim, que é o, ca ca o caldeirão desse moinho explodiu e matou algumas pessoas nessa parada, sabe? Uhum. E é uma construção enorme, abandonada. Eles lacram, fecham, mas daí vai o Zé Pedrinha lá, abre de novo e entra, né? E aí, como fotógrafo, eu adoro locais assim, para uhum. fazer ensaios e tudo mais. Cara, uma vez eu entrei e tô andando, procurando, né, um, um espaço interessante para fazer a foto de uma modelo lá, que inclusive tava de calcinha, sutilã e espartilho. Cara, tinha três é droga, três é pedra. Caramba. Vou te falar o seguinte a mina foi andando de salto alto e tal, não sei o que e ela se deparou com os caras, eu vou te falar os caras ficaram curados ali na hora na hora a mina ficou em choque eu vim por trás assim, quando eu vi, eu também entrei em choque mas fui desenrolar com os malucos, cara, te juro ficaram curados, juro Passou de boa, os caras respeitaram na moral. Cara, ficaram todos assim, uns zoião esbugalhados. Olhando e tal. Falei, cara, me desculpa. Pô, ô dona moça, dona com moça. todo respeito, viu? A senhora é linda, mas não vou nem olhar mais, não, viu? E, tipo, <risos> foi sinistro, velho. Rapaz. Não, tem. Rapaz. Não, esses tem lugar, cara, aqui tipo é muito arriscado entrar porque a chance de encontrar, que nem você falou um Zé Pedra lá dentro é muito grande é muito grande aí, aí, aí a gente não sabe qual é a intenção do cara se o cara tá com uma coisa na mão ou não tá, aí é aquela, né vai chegar uma hora que é... vai ser trocação cara, eu acho isso um risco da porra da porra a adrenalina é boa sim concordo, mas o risco ele é enorme demais, demais, sem sombra de dúvida é enorme Porra, é, teve, teve um vídeo do outro canal aí, foda-se é, parceiro seu, do Luan tava ele uma menina sei lá onde, e eles foram também numa casa que tava lá o marido com a mulher lá, um monte de cachorro morto e tal na parada e eles se depararam com isso cara, eu fico olhando falei, mano vocês são doido Pode crer, pode e... crer qual casa aqui é. Você sabe qual é, né? Sei, eu sei, eu vi esse vídeo, fiquei. Falei, cara, tipo, se eu tô lá, chego lá, encontro com o cara, sei lá, acho que já saia correndo já. Não ia pra trás, mas não. Falar, ah, vai, já gravei o que tinha tipo pra gravar, embora Já era. Cara, vou assim, ó. É, não é de forma nenhuma, pode parecer, tá? Mas não é, não é me vangloriar de nada nada do tipo mas eu sou faixa preta de karatê segundo o Dan então eu sei o que, que é a parada como que funciona eu sei fazer a leitura da parada né? Uhum. e tem duas situações que eu não gosto de brincar arma de fogo e Zé Pedra <risos> não rola cara, arma de fogo porra, não tem o que você falar né? ponto final, acabou o assunto é, xeque que mate o Zé Pedre, irmão, ele tem uma força do além. Do além. Você pode querer correr, você não consegue. Ah, mas eu sou The Flash. Uh -uh. É sinistro. Saca? Então, tipo, eu fico olhando essas fitas e falei, maluco. Vai dar um B.O. um dia. Não ah, tem esse eu... medo, não, irmão? Não, eu tenho. Eu tenho esse medo. Eu tenho... Eu... Tipo, por isso que eu já tipo, já peço proteção para Deus sempre saindo e entrando do lugar. Mas, sei lá, sabe, pra mim, o, o, o maior que meu medo é a curiosidade. A curiosidade e a vontade. Tipo, curiosidade de entrar, ver como que é, e a vontade, tipo, de sair e falar, pô, tá vendo esse lugar aqui? Eu já fui. É, pô, isso tipo, é importante. Pra, eu, tipo, tenho isso na minha cabeça. Então, sei lá, tem vezes que eu nem olho pro perigo, não. E tem vezes que eu prefiro ir sozinho. Muitas das pessoas que me acompanham falam assim, você não deve ir sozinho não sei o que, mas eu eu me culpo muito e, e às vezes eu prefiro ir sozinho por conta desse tipo de perigo porque imagina eu tô com uma outra pessoa, sei lá tipo independente de quem seja, se é Ellen, se é o Gustavo sei lá, se é qualquer um, primo meu amigo, qualquer qualquer pessoa mas eu fui no lugar deu um rum aí, tipo, essa pessoa que tá comigo se machuca, e aí? como que vai ficar eu tipo em relação com essa pessoa? porque essa, sabe, tipo eu vou me culpar, falei caramba se eu não tivesse chamado se eu não tivesse levado ou se não tivesse não ia ter acontecido nada disso poderia ter acontecido comigo não com essa pessoa porque comigo sei lá tipo é eu é eu ali já era não eu compreendo certeza que todos compreendem, compreendem também contudo você não é menos importante que ninguém todo mundo tem o mesmo a mesma importância né então você tem você e todos que lidam com esse tipo de conteúdo, imagino eu que deveriam ter algum tipo de planejamento, tipo o botão vermelho de deu merda, saca? Porque sinal de celular, querendo ou não, dá cagada. É, tem um lugar que falha. Né, um abraço. Aqui, cara, a gente chama de blackout. Tem um bairro para o outro aqui, que no que você muda desse bairro, cara, ali simplesmente. É o Triângulo das Bermudas. Tudo que entra ali some. Ele principalmente acorda. sinal de celular. Então é, é complexo isso. Até para sua segurança. Porque, porra, tu tá lá, aí tu torce um pé, cai num poço. Tá lascado. Totalmente. Tipo, vou estar tá sozinho, né? Vou estar tá sozinho. Pois é. E aí, tu não usa nem, nem um Google compartilhado com ninguém? Não, tipo, a... Com a L? Ou. É, tipo, eu tenho um iPhone, e ela tem um iPhone Então o meu, a minha localização é compartilhada Com a dela e a dela é comigo Então independente tá. do lugar, hora, dia Que eu tô, ela, tipo sem assim, automaticamente Ela sabe onde eu tô Então, Entendi. tipo Mas aí é que tá o x a questão, enquanto nós dois Tá junto só que quando nós dois pois tá é. junto O pai dela tá junto É sempre Sim. o pai dela que leva a gente Então ele, ele meio que tá ali na Na reta guarda nossa Mas aí, é quando eu tô sozinho, ela sabe onde eu tô Aí eu aviso cara, também, ó, tô chegando, gravei, tô saindo, eu sempre aviso. Boa, boa. É, é um plano, né? Mas fica aí, cara, uma dica minha de segurança. Procura um GPS chamado Garmin, tu já deve ter conhecido, enfim. E não é por rede de celular, nada do tipo. Cara, é top. Vou, vou pesquisar, Sabe? porque eu não, nunca tinha ouvido falar mesmo, não. Vou pesquisar, assim. Pesquisa isso dali, cara, porque... Bateria praticamente infinita, eterna, e do celular, não interessa, iPhone, Samsung, enfim, acaba. Não, bateria de iPhone não dura. Não dura nada. <risos> Por isso que eu tenho Samsung, adoro. <risos> Meu querido, estão falando aqui, e eu sou cego, eu vou pedir então para a produção ler ali. Ô, produção, alguém falou para falar de uma casa aí, pro... acho o um comentário aí, produção. É. Acho que foi um rapaz que falou aí. É, pô, sei lá. Olha aí, produção, olha aí. Falaram de uma casa, mano. Já falaram que a Ana... Que a, aliás, a Ana disse que a imperatriz tá com a faca e o queijo na mão. Como é que é? Ah, tá. Meu botão, sai fora. Gosto <risos> dessas coisas, não. Ai, caramba. É uma casa que tentaram fechar o portão com você dentro. Hum. Eu, na, hora que gente, na hora que a gente começou a falar sobre, eu lembrei dessa casa. Essa casa foi o seguinte... Eu... Quem que falou isso aí, produção? Quem que, quem que mandou essa daí? Ana Uchoas? Ana Uchoas. Abraço, Ana. Tamo junto. Inclusive, muito obrigado a todo mundo que está aqui né, no, no chat, aqui, interagindo, conversando. Muito obrigado a todo mundo. Mas bom, falando sobre a casa. Eu tinha... É, um inscrito mandou uma localização para mim na cidade dessa casa. Só que era, tipo, para frente dessa, dessa casa. A gente foi, a gente foi. Chegamos lá, trocamos ideia. Aí chegamos na casa, tinha gente que morava. Só que mesmo assim, tinha outras casas abandonadas. Eu fui conversar com o dono, o dono não me autorizou. E a gente saiu dali e vindo embora pelo por outro caminho, eu vi essa casa aí da, do, do portão. E eu falei, olha, para não perder viagem, acho que eu vou cair para dentro dessa casa aqui. Aí eu, meu sogro veio, parou o carro tipo na esquina de baixo e a Erin tava com ele. Só que a minha inteligência maior foi tentar pedir informação para os vizinhos. Aí eu subi num vizinho próximo, fui pedir informação para... É, ele tinha um comércio ali perto, fui pedir informação para ele. Aí ele me falou assim: Ah, esse lugar era meu, hoje em dia já não é mais, é meio que da prefeitura. E o portão só está aberto porque na segunda-feira é, a polícia foi ali e tirou do, dois usuários ali de dentro. Tirou eles à força e largaram o portão aberto. Aí eu falei: Ah, beleza. Falei, ah, beleza, então quer dizer que não tem ninguém lá. Aí eu descendo embora, fui lá no carro de novo, expliquei a situação. Aí eu falei assim, ah, eu já tô aqui, cara, eu vou, eu vou pular. Depois eu não vou ter outra oportunidade, eu vou, eu vou entrar naquele portão lá. Aí eu catei as minhas coisas de, de, de gravar e entrei no portão. Só que no que eu passei no portão, eu passei de boa, meu ombro passou tranquilo, não precisei nem me colher. eu passei. Aí eu entrei na casa, nervoso, comecei a gravar, o vídeo desenrolou. Só que na hora que eu saí lá no fundo da casa, eu escutei passos é, é, pular de dentro do portão, que era uma grama era grama, era mato alto então dava para escutar o, o arrastar do mato assim alguma coisa arrastando no mato e nisso que eu escutei eu escutei o portão meio que fechando aí eu falei putz tem alguém aqui alguém tá me fechando aqui eu vou ficar preso aqui e eu não sei o que aí eu fiquei quieto fiquei esperando alguém aparecer ninguém apareceu falei eu vou mandar mensagem pro meu sogro aí eu mandei mensagem para ele porque a ele não tinha internet então eu mandei mensagem para ele falei ó tem alguém aqui tentando me fechar dá uma olhada aí no portão ver se tem alguém mesmo Aí ele saiu do carro, foi lá, aí ele ele olhou lá na rua e mandou mensagem pra mim, falando assim: ó, ah, não tem ninguém aqui não, se você quiser tentar sair, dá para sair. Aí eu falei: beleza. Guardei minhas coisas, fiquei com menos coisa na mão e fui saindo. No que eu fui saindo, olhando a casa, ainda com medo, não achei ninguém, não vi ninguém ali, mas eu saí para fora. Só que na hora que eu fui sair para fora do portão, o portão tava mais fechado, e eu tive que me virar de lado para passar no portão. Sendo que quando eu entrei, o portão tava numa posição que eu passava tranquilo. E na hora de sair, eu tive que me fechar. Aí na hora que eu saí, que eu me virei, que eu passei, eu cheguei no carro. Na hora que eu tava chegando no carro, não sei de onde surgiu um tanto de gente andando de moto, sem capacete, sem camiseta, descalço, tatuado para caramba, pessoa andando e... Aí eu falei, caraca, olha onde eu fui me enfiar. Aí, só depois que eu fui perceber, né, e ter a certeza de que esse bairro, ele é, ele já é um bairro afastado da cidade, ele não é um... E não era um bairro tranquilo, não. Ele era um bairro mais... Mais barra pesada, aquele bairro ali. Aí, ali, tipo, para mim, foi um livramento e um susto muito grande. Muito, muito grande. Tudo o que aconteceu ah, que... naquela casa. E... Tipo assim, cara, eu já vou pegar o gancho pra ir pra aquele vídeo de mais de um milhão de views. Sim, senhor. Ah, pô, sim, senhor, aí tu caceta. <risos> Não, pô, é, é mania minha, eu falo isso pra todo mundo. Eu desculpa. Porra, meu irmão. Ô <risos> <risos> oh, oh, jovem, ô oh, jovem. Ô oh, jovem. Ah, mas assim, é... algum lugar que você já... Encontrou de fato, eu vou chamar de desavença. E você teve que desenrolar com a pessoa? Teve algum tipo de perigo iminente? Um dia que eu e meu primo, a gente foi parado na estrada de terra por um cara armado com duas espingardas. Hum. A gente tava tipo, a gente foi. saiu sem, sem, sem direção, entre aspas. A gente sabia um lugar que a gente ia. Só que a gente foi. Quando então a gente chegou nesse lugar, gravou, beleza, o lugar já era meio sinistro, porque tava cheio de caixa de sapato, com um sapato novo dentro da caixa, numa casa abandonada na zona rural. Aí aqui já tava meio estranho. Aí eu falei assim: não, oit, vamos continuar, que eu acho que tem mais uma casa lá na frente, assim, não, bora. E não pegou e foi. Aí a gente caminhando, é, caminhando, não, pedalando de bike, a gente foi, só que. Aí chegamos na casa, a gente viu a casa, bati palma na, no vizinho do sítio, assim, vizinho. Ninguém saiu, era um domingo, meio-dia, ninguém ia estar em casa, claramente não ia estar ninguém. Mas mesmo assim, a gente fez a, a loucura de ir e gravar na casa. A gente foi, gravou, só que na hora que a gente saiu, eu nunca, eu, eu, depois que a gente sai da casa e está indo embora, eu costumo desligar minhas coisas e colocar na bolsa. Só que naquele dia eu falei assim, não, Oi, vai com a câmera, com a GoPro na cabeça, vai gravando aí o caminho um pouquinho. E nisso que ele foi gravando, a gente andou 200 metros na estrada, descendo de bike, um carro surgiu do além, ele já desceu de uma estrada, parou, bloqueou o nosso caminho, já desceu do carro com a porta aberta e veio falar com a gente. Eu nunca vi aquele cara na minha vida. Aí o cara veio falar que não sei o quê, que vocês estão fazendo, vocês estão roubando, que não sei o que, que não sei o que. E nós desenrolando com ele, não, não está não roubando, não faz vídeo para internet, que é assim, assim. Aí ele falou assim, então vai, abre a mochila que eu quero ver o que vocês têm aí dentro. Aí eu falei, pô, nós já tá aqui na estrada de terra. E nisso não tinha visto que ser espingarda. Aí eu falei, pô, nós já tá aqui na estrada de terra, pô, vai, vai. Aí eu Witt abriu a mochila, tinha água e bolacha. E eu abri a mochila, tinha câmera e lanterna. Aí ele falou, é, ah, que não sei o quê. Aí ele começou a falar umas palavras lá. Aí na hora que eu olhei dentro do carro, eu vi o, o passageiro sentado com duas espingardonas do lado dele, assim. Aí eu falei, putz, mano eu acho que, sei lá, vai, vai ser linha final aqui, hein? Eu fiquei com isso na cabeça, só que eu não falei nada. E por sorte, na câmera que estava na cabeça do Witch ele ainda conseguiu ver a, as espingardas que estavam lá dentro. Aí eu ainda consegui dar um zoom nessas espingardas. Mas depois a gente ficou ali mais ou menos uns 20 minutos trocando ideia daquele cara. Eu cortei muita coisa, mas a gente ficou uns 20, uns 20 minutos trocando ideia daquele cara, e por muito custo, a gente conseguiu sair. E até hoje eu nunca mais voltei lá. E nem quero passar por lá naquela estrada. Mas acho que essa foi uma das situações de mais risco que eu passei, porque o cara já tava ali totalmente armado já. Tipo... E eu acho que ele tava com uma na cintura. É que eu não percebi muito bem pelo calor do momento, mas acho que ele tava com uma na cintura também. Caraca, mano. Absurdas paradas, né? O cara tava maquinado ali. Meu irmão. Pipoco nunca tomou. Teve uma vez há muito tempo atrás, acho que é papo de uns será? acho que uns quatro anos atrás acho que esse vídeo nem tá no ar mais a gente tava num... isso daí foi... isso aí é o que eu consigo decifrar que realmente foi mas a gente tava numa casa, eu e o It também a gente tava numa casa à noite gravando casinha como normal. é o nome do rapaz? It, ele chama Whitney né? mas eu... ah. It é mais fácil de falar tipo It a coisa? tipo It a coisa, é o It dele Entendi. é It a coisa Aí eu, nós Deve lá gravando. ser bonito pra caralho. <risos> Aí nós lá gravando, beleza. Aí na hora eu falei assim, eu ah, e já era, tipo, a casinha acabou, vamos indo embora. E nós indo embora, a casa lanterna, e a câmera gravando ainda e falando com a, com a câmera. Aí quando eu vi, nós escutamos aquele pipoco bem de fundo, que, era, que ali onde a gente estava era um, uma casinha no meio de uma plantação. Eu não, acho que era milho na época. E tinha uma galera roubando milho ali, naquela... Eu fiquei sabendo depois, mas tinha uma galera que roubava milho ali. E aí a gente escutou aquele pipoco, eu falei, ah, só corre! Aí nós começou a correr sem olhar para trás mais. E essa foi a única vez que a gente escutou, mas nunca, não sei se foi pra nossa direção ou não, mas a gente escutou um pipoco foi há uns quatro anos atrás. Caraca, mano. É foda, é complicado. É complicado pra caramba. Deixa eu passar aqui, dar um salve aqui, disseram pra mim que tem aqui um monstro Salve, Lolo. chamado Lolo Bolado deu um salve aqui pra galera disseram que cabeça de pipi tá aqui também na live não sei, aí o Lucão pode dizer é isso eu não vi não pois é. é mas disseram que cabeça de pipi tá aí e se não tiver cola cabeça de pipi e vou perguntar quem? Detectora... Detectorismo Bauru O Marcelo, só Marcelo, Marcelo. Tá, junto. tá Aí também é... E se o Lucão Não se sentir incomodado E quiser Convido o Lolo A entrar aqui numa participação breve Com a gente invadir a live aqui nossa Se ele estiver ouvindo Tá aí Lolo, só manda aí Que o Lucão te manda o link para você adentrar a esta casa abandonada sendo <risos> ocupada por exploradores. Vamos lá, Ó, eu vou compartilhar o link com ele aqui agora então. Se ele t... se ele estiver escutando aí, aí ele já Lolo, escutando. Lulu é velho e surdo, irmão. É velho. Tem jeito não paga de 17, mas tem 77. Então, cara, uh, deixa eu pedir uma produção aqui. Produção, vai mostrando aí para mim o que que tá rolando, porque ah, a galera tá pedindo para o Lulu entrar. Ó. Entra Lulu, entra Lulu, traz o cabeça de pipi. Ô, Lucão, o que você tá bebendo aí? Água. Mentira. Juro por tudo, não bebo. Água que passarinho não bebe. E tubarão no nada? Essa eu não bebo. Porra, sério? Tipo, só em ocasiões muito especial. Tipo, ano novo, só. Caraca, mano. Que maneiro. Eu não, eu já bebo pra valer. <risos> eu, já, eu, eu acho que eu descobri que eu tô bebendo a tua cota. É. Mas aqui eu tô de suco, tá ligado? Suco ali cafezão. Coisa boa. Meu café eu acabou, meti... cara. Porra, mas o que, o pó ou... Não, o, pó, o café mesmo, tava aqui, a caneca tava aqui do lado aqui, mas o meu café acabou já. Se tu tivesse aqui, ó, ia ganhar a caneca da Ecom pra levar pra casa. Olha só. Daí tem a garrafa de café interminável. Só assim pra segurar a onda. <risos> <risos> então, é... Aqui, ó. Ó, Lulô tá editando vídeo. Tamo então, Lulô, beijo pra você. E vou te falar uma coisa, hein? Já falei pro Lucão aqui. Lucão fechou, porque é fechamento. Vai colar aqui pra tá sentado aqui. E aí, venha junto com o Lucão. E traga o cabeça de pipi também. Vamos explorar <risos> pra cá também, porra. Não vai ficar só fazendo aí, não. Porque esse maluco, ele vai, né? o Rio Grande do Sul, pra Argentina e fica passeando, né? Aí, tipo, esquece dos amigos, esquece das paradas. Não que eu seja amigo, né? <risos> Aí eu só sou inscrito do canal. Lucão, sim, sim. vamos lá. Sim, sim. sim, sim. É, é muito no impulso. Ó, oh, peraí. Cara, que, mal, que mané essa aqui que estão falando. História do hospital que tem um doido que vive lá. Hospital? Hospital. No, Hospital? Lucão, fala do hospital. Onde aparenta que alguém vive lá. O hospital? Esse hospital? Cara, esse hospital... Se for hospital que eu tô pensando que é esse hospital... Esse hospital tá... Olha, eu, eu, eu prefiro assim, tipo, não comentar tanto sobre por, por alguns outros motivos. Porque, aparentemente, é um outro lugar que, tipo... Já, já viram meu vídeo e lacraram também. Então, eu vou prefiro ficar um pouquinho quieto sobre esse lugar por enquanto. Pra, Caraca, ver, o, pra ver o desenrolar da situação. Porque todos os lugares, todos, todos os lugares que eu tô indo ultimamente estão lacrando. Eu não, sei, eu não sei o que aconteceu a casinha do último vídeo, lacraram essa casa que eu fui com o Witch, eu não sei o que tá acontecendo mas a gente vai lá, a gente é perseguido tem, ó, nesse hotel o cara foi preso, lacrar o hotel tem uma mansão que eu fui lacrar a mansão de novo então, tipo tô, tá, tá crítico o negócio pra mim, cara faz uma coisa vem aqui não <risos> é verdade, fica suave senão, senão vai lacrar tudo aí também Cara, e aí o Lolo tá falando De um bagulho aqui de um cemitério Cara, Aí eu vi de que Cemitério, tipo aqui Eu fecho, mano, não tem jeito não Não, mas esse, esse cemitério no caso não é, não é bem fechar É só soltou mesmo o Não, meu... não, eu, eu O eu, ah, eu, tá. botão Passa Vou... nem agulha, irmão foi assim, eu, nessa época eu tinha ido, eu fui viajar pra Jundiaí e tal, eu fui na casa dele, aí ele falou assim, ô, oh, amanhã, bora num cemitério abandonado? Eu, bora, vamos lá. Aí a gente foi, acordamos 5 horas da madruga, pe aí ele, pegamos o carro e para pro lugar. Aí chegamos lá no lugar, eu falei assim, tá, beleza, aqui no cemitério eu não vou gravar, então eu vou largar meus bagulhos tudo no carro, eu só ando com a sua câmera e o holofote já era, belezinha. E foi o que a gente fez. E ele também deixou o deixou mochila no carro porque estava chuviscando Aí a gente pegou, entrou no, no, no cemitério, comecei a ver. O cemitério, tipo, bem bem pesado mesmo, bem pesado aquele cemitério. A gente começou a andar, a olhar pelo cemitério. Aí a gente viu que algum dos túmulos estava meio que... É, tinha sido aberto, é, cavocado recentemente. E aí a gente já ficou meio assim. Tá, e aí? Esse lugar aqui está estranho. Só que a gente continuou indo, indo ver, e aí nisso que a gente continuou indo ver, o carro dele tava na rua, lá assim, na entrada do lugar, e dava para ver o carro dali. Do lado do carro dele, me estaciona uma viatura. Aí nós já falou, putz, mano, então, e agora? E aí? Mas até então nós <risos> ficou de boa ali, né? Aí, a gente ficou de boa, só que acabou as baterias da, da câmera do Luan. Acabou a bateria das duas câmeras. E o, o, celular, o celular dele, aquele tempo, não tinha memória, e nem o meu tinha memória. Aí eu falei, putz, então lascou. E aí, vai lá buscar a bateria. Aí nós ficamos naquele medo de ir buscar e dar ruim, e ficamos ali dentro. Só que a gente ficou ali dentro, apareceu um senhorzinho, que esse senhorzinho já tinha ido lá no num vídeo anterior que ele gravou. Um senhorzinho, ele passou pela gente, eu consegui gravar um trecho de 10 segundos, que foi o que o meu senhor aguentou. Eu consegui gravar um trecho de 10 segundos O senhorzinho passou pela gente Eu ainda cumprimentei, e falei, opa, bom dia o senhor, Não sei se ele não me escutou Ou se, sei lá Se ele não tava ali Ou se para ele a gente não tava ali Mas ele passou como quem não queria nada Foi no, na, na cruz lá Tipo um cruzeiro que tem no cemitério Aí ele chegou ali Fez um, uns negócios lá e mexeu lá embaixo E depois meio que Saiu de canto, sentou em cima de um túmulo Catou uma garrafa d'água Uma escova de dente Começou a escovar o dente ali, em cima sentado em cima de um túmulo. Depois saiu na porta do cemitério, ajoelhou, ergueu o braço para cima e foi embora. Passou pelos policiais como se ninguém estivesse ali. E sumiu andando. Só que nisso, a gente já estava ali há muito tempo. Mais de que quase uma hora desde que a gente chegou e aconteceu tudo isso. A gente já estava há uma hora ali. E aí o Luan falou assim, mano, eu preciso ir no banheiro. Preciso ir no banheiro, eu preciso ir no banheiro, que não sei o que, eu preciso ir no banheiro. falei, não, pô. Quem que falou isso? O Luan. O Luan falou que pô, Mas é o Luan cagando porra, né, irmão? Aí Tudo ele do bicho caga e limpa com meia. Não, pô. Aí ele, Aí ele falou assim, não, precisa. Eu falei, não, não, vai dar tempo. Daqui a pouco os caras vão embora, né? Vai lá no carro, pega as baterias e, né, tipo, agiliza o processo. Aí, beleza. E fica, e fica. Aí né, eu acho que nós ficou ali uma hora ali dentro, e ele com essa vontade, com essa vontade. Aí chegou um momento ele falou assim, Lucão, não tô aguentando mais, não. Não tô aguentando mais, eu, eu, eu preciso soltar isso daqui. Aí eu, eu fico descendo e falei, tá bom, né? Então, tipo, vai lá, eu vou ficar aqui olhando. Se os caras tipo, se alguém for entrar, eu aviso que, tipo, né? Aí ele saiu pra fora, por trás do muro do cemitério, assim, ali fora. E fez o que tinha que fazer. Só que na eu hora que. Merda. Aí eu hora pensando que... merda aqui, não, vai lá que eu fico aqui olhando. Porra, não. não tem essa pira de ficar vendo os outros cagar, velho? Não, pô, olhando pra ver se não chegava ninguém. <risos> Aí ele tá, fez o que tinha que fazer lá, eu fiquei ali olhando, ninguém chegou, beleza. Só que na hora que ele voltou, ele é acostumado a usar aquela, as meias grandes que vai na canela. Aí ele voltou com um pé de tênis e meia e o outro pé de tênis. Aí ele, puta, Lucão, a meia que eu mais gostava, mano. perdi a meia... Falei, não, aí tipo, ele, ele ficou meio triste sim, aí beleza. Não deu cinco minutos, não deu cinco minutos que ele tinha feito isso, perdido a meia dele lá no, no cemitério, chegou um segurança, que ele era, responsa, era um responsável por um órgão, não, sei, não, não lembro ao certo que ele era, mas chegou um segurança de carro e chamou a gente. Aí a gente já pegou e foi saindo. Aí ele começou a falar com a gente né, sobre o lugar que não sei o que, que tinha sido é, fechado ali, porque tinha acontecido um vilipêndio. Que era o pessoal, é, foi abrir os túmulos pra, tipo, não sei, pra, pra, pegar alguma coisa tá dentro do túmulo. E aí, eles colocaram câmera no cemitério inteiro. Aí agora, ou seja, nisso que colocaram câmera, viu tudo o que a gente fez, inclusive o que o Lolo fez. Aí que tá <risos> o x da questão, pô. <risos> Mas depois disso, o cara, tipo assim, o cara foi até gente boa com a gente, conversou, tudo certinho, trocou contato com o Luan, pegaram e-mail tudo, belezinha. Aí o cara até, até autorizou a, a postar o vídeo, belezinha, liberou a gente, a gente pegou, montou no carro, e aí, ele, no que a gente foi montar no carro, esse cara foi conversar com o policial. Aí ele falou, é, mano, só bora, monta no carro e vamos embora. a ele montou no carro e foi embora. Nem olhou pra trás, nem terminou de gravar o que tinha pra gravar, mas graças a Deus tá aí. É tudo certo, faltando uma meia, mas tá tudo certo. Cara, olha, é... eu não sei nem o que falar dessa fita, porque é o seguinte, a minha cabeça fica bugada, e eu vou de trás pra frente. A minha mulher tá monitorando o áudio, aqui a Imperatriz, pelo YouTube, então tem o um delay da, né, do esquema aqui. Aham. Uhum. Ela escuta eu falando, mas só escuta a tua voz pelo YouTube. Então, ela tá rindo agora. Ela tá escutando vi. meio de fundo. É. Então, tipo, ela olhou pra minha cara começou a rir eu me perdi aqui. Aí, por que que eu tô nessa aqui também com a mente bugada? Lolo, põe aqui, né? Porra, eu acho que esse senhorzinho aí é uma, uma penada, enfim. Não, eu tenho medo disso também. Eu, eu acho que é, porque o cara passou por nós e... Sei lá, não falou com nós não, não viu, não olhou Nem esboçou que tinha gente ali Cara, eu é... vou te falar Minha mulher Ela é um bandista Resumindo, macumbeira Eu sou espírita Kardecista, sou médio certo. Por isso Que eu tenho esses medos assim Bizarro, saca? Uhum. Se eu tô numa fita dessa com vocês Cara, certeza Que eu falo assim, irmão nem pergunta, só vamos entrar no carro <risos> e vamos embora tá Se um dia isso acontecer, eu der essa fita para vocês, pergunta nada, só pega as paradas <risos> e mete o pé. Não, pô, foi muito estranho, sei lá. Não, e o pior de tudo, não foi nem... É, não sei o que, que é mais pior, né? Mas teve uma situação que foi a seguinte, a gente chegou lá, tinha dois cachorrinho filhotinho lá. E a gente achou bonitinho o cachorrinho filhotinho. Nossa, olha o filhotinho, belezinha, vamos passar a mão no cachorro. E cachorro filhote já sabe, né? Tudo que, que vê, quer lamber, é morder. Começou a lamber nossa mão, morder nossa mão. E beleza, a gente continuou gravando. Aí, vídeo vai, vídeo vem. A gente encontrou uma, tipo, um, é, não sei se, se o nome serve, é se é trabalho ou se é oferenda. Mas a gente encontrou, e tinha uma galinha morta nisso. No que a gente olha, quem estava lá comendo os negócios, o cachorro comendo os negócios. Os dois cachorros brigando pra comer o negócio. Sendo que, alguns minutos antes, eles tinham lambido nossa mão. Aí a Ana falou, ah. nossa, mano, olha aí pra ver o que que nós faz, velho. galinha <risos> morta na mão. Ai, que nojo, mano. Que nojo, cara. Nossa senhora. Bicho, tipo assim, o que, que que dá na cabeça de vocês? A porra, ah. Por exemplo, você tá aí de boa, aí você acaba a live aqui e fala assim, porra, me deu um um tesão aqui, vou ligar pro Luan E vou falar assim, ô oh, Luan, vou colar aí Final de semana Ah, cola aí então Aí você tá lá de boa, tipo, tomando um shima Sei lá, jogando um baralho Ali e tal Ah, porra, vamos explorar amanhã Cara, vocês têm a vontade de morrer É isso? Não, o pior não foi nem bem esse convite gente, Acho que a gente tava Eu lembro que a gente tava fazendo na hora Aí falou assim, mano, tô querendo gravar amanhã Vamos no cemitério? Eu falei, ah, bora? Vamos! <risos> Cara, é vamos no cinema, vamos num shopping, vamos dar um rolê. É, Matou um rolê é diferenciado. Pô, bota diferenciado nisso. Vamos ali numa casa abandonada passar um cagaço, vamos ali, embora. Tamo junto. Não, casa abandonada é foda, tá bom? Matou junto. Agora, cemitério, mano. E Eu nós, duvido. A gente, a gente foi em dois. Em dois cemitérios juntos já a gente foi. Foi nesse duvido daí. De... E num outro que a gente foi num outro que a gente foi antes. Uma... Nossa, nesse outro que a gente foi antes, foi eu ele e o Biel. Cara, só pra chegar naquele lugar, a gente fez uma caminhada de um 6, 7 KM de subida numa montanha cheia de mato. Chovendo. Era três passos pra frente e dois pra trás, porque escorregava e caía. Mas eu vou falar pra você, foi uma aventura e tanto que, assim, se pudesse repetir, eu repetir. É, mas pode, porra, tu tá vivo, só vai lá. É, mas aí eu penso na distância, né, na caminhada, subir aquele <risos> mato, cair de novo. Fala assim, ah, mas isso que é vamos legal... assistir o vídeo, pô, vamos assistir o vídeo. É dessa daí, eu prefiro ver essas fitas, tá ligado? É. Tipo, é igualzinho assim, ó. É, hoje eu tava conversando com, né, 10 horas da manhã, a gente teve uma live aqui também, com um policial sinistro. Aí eu chamo ele de Rambo com esteroides, né, porque o cara é ah, brabíssimo. Poxa. Não, o cara é. Pica, mano, pica. Daí eu falei assim, cara, você pode realizar meu sonho, irmão. Eu não preciso estar tá lá trocando tiro com vagabundo. Eu tenho você para fazer isso, <risos> filmar e eu ver na minha tela, suave. Já é era. igual vocês aí. Pô, vocês vão lá, fazem a gente passar cagaço. Inclusive, vou, se o Luan estiver ouvindo aí, pelo amor de Deus, Lolo, para com essa parada. De no meio do rolê Você meter uma tela preta Que cara, dá um ruim Tipo Botão assim, ó, que tipo Tava uma flor abrochada Ele vira um bagulho travado Aí depois <risos> É doido <risos> Rapaz Não, é, é, tenso é porque é tipo assim é, é, é, é que nem você falou que, O que, que demanda? O roteiro e a edição Isso Aí se no enredo do vídeo tá um negócio tenso, a edição tem que tá tensa. Pra fazer Sim. o quê? Pra prender a atenção de quem tá assistindo e claramente pra passar aquele cagaço mesmo. Então, tipo, se eu tô com medo, se eu tô passando um cagaço, eu vou fazer quem tá assistindo passar cagaço junto. Agora, se tá de eu... botas tá contraído descontraído, tá rindo, aí beleza. Aí é... joga uns memes lá, tá errado e... e bora. Não, mas é, mano. Mano, e é. eu acho muito tesão porque essas câmeras de ação, né, e isso, essa, essa linguagem veio lá de Bruxa de Blair, até um pouquinho antes dele, teve uns três filmes aí antes que aplicou alguma tentativa, mas o sucesso foi com a Bru Bruxa de Blair. Cara, vou dizer uma parada. Se vocês fizerem um esquema, claro, não estou falando um filme, né? Uhum. Mas é uma pegada que vocês façam de exploração. Mas vê a, bucha, a Bruxa de Blair e botar nessa enquadramento de câmera, de chão, tipo, plano meio joelho, canela. Meu irmão. Eu vou assistir esse filme. Você acredita que eu nunca assisti esse filme, Bruxa de Blair? Cara, veja. Eu, vou assistir, eu, vou veja. Ass... eu já, já sei o filme que eu vou assistir, porque aí tem uma mania também. O que, que nós tá fazendo? Ah, tamo de boa hoje, meia-noite, tamo de boa. O que, que nós vamos vai fazer? Vamos ver um filme de terror? Bora? Vamos lá, né? joga é um filme de terror, aí começa a passar os medos, nós dois juntos, nossa, teve um dia, tadinho, né? não lembro que filme quando eu estava assistindo, mas o filme era muito tenso, que, eu acho que era Anabelle, acho que era o primeiro filme da Anabelle, Tava tenso, um clima tenso, não era tão terror, era tenso, e eu peguei e deu um murrão na janela, mas ela deu um pulo na cama, um pulo, na hora eu fiquei com dó, mas falei, ah, já bati, já aconteceu, agora vamos continuar assistindo aqui, e bora. Cara, é massa, mano. Quer ver? Eu não sei como é que vocês fazem, tá ligado? Tipo, nem vou falar do, do Lolo, vou falar mais de tu. Cada um tem a sua linguagem, imagina. Mas vamos lá. Eu, produtor de conteúdo, tá ligado? Como é que eu faria? Ah, porra, passou a fita. Tem um local ali. Eu vou nesse ali de dia. Cara, eu roteirizo todo lugar. Tipo, faço uma planta baixa da parada. Por exemplo, tem uma lareira. Saca? Uhum. Daí teve um do outro, não sei se tu tava junto O Cabeça de Pipi foi Numa casinha Que tinha uma lareira O Lula sempre fala, ah, que bagulho bonitinho E tal, não sei o que é... é um dos bordão que, que o Lolo tem Eu olho assim, mano Para e falei, caralho, irmão Onde é que tá vendo bonitinho essa porra? Tudo fodido, tudo arrebentado <risos> <risos> Aonde? Tá bom, o quê? Onde ele comprou, também quero, me dá meia dúzia a mais do que ele tomou. <risos> <risos> Vambora. Então, a, a, eu olho assim, falava assim, porra, eu já pegaria isso aqui, ó, essa lareira aqui, já colocaria uma câmera, não estou falando de produção foda, tipo, luzes e tal, não sei o que, mas teve uma cena, salvo engano, que ele fez, que ele botou uma, uma lanterna no chão, e aí ele soltou no, no, no Instagram dele pô. Que era pra dar um medo pra galera Cara Aquilo ali, todo mundo Não, ele ele Tipo assim, eu tava aqui de boa, acho que eu tava editando nesse dia Aí chegou a notificação Live dele no Instagram Eu falei, ah, tipo Eu sou uma pessoa que distrai muito fácil, muito fácil Qualquer coisinha, eu, tipo, eu já me distraio Eu falei assim, não desfoca. Pô, É, eu, eu perco a concentração total Tem assim, igual a mim Eu acho que eu devo ter, cara mas eu falei, não, eu preciso focar esse vídeo, eu preciso treinar esse vídeo para amanhã, não sei o quê. Aí quando veio, começou a vir mensagem. Liga pro o liga para o liga pro o Lolo, Lolo. Falei, puta, o que, que tá acontecendo? Aí eu entrei na live. No que eu entrei na live, esse, esse, essa live aquela lanterna piscando, só escutava os passos, tique, tique, tique para cá, tique, tique para lá, e eu não sabia o que estava acontecendo, não fiquei entendendo nada. Eu só fui entender o que aconteceu quando eu vi ele pessoalmente. Quando eu vi o pessoalmente, ele falou assim, não, pô, foi uma brincadeira de mau gosto que eu nunca mais vou fazer. Ela falou, ah, ainda bem que nunca mais vai fazer, né, porque, olha, eu acho que nem a dona Sonia sabia, né, a mãe dele, acho que nem ela sabia disso. Imagina como que ela ficou. Cara, na moral, assim, ó, eu tô com 45 indo pra 46 anos. E, tipo, eu acho o seguinte, quem tem limite é município, sacou? <risos> A zoeira não tem como ser controlada. Não tem como. Mas, porra, avisa a véia, ó. Sou maluco, vou fazer uns B.O. aqui. Eh, eu tenho outro celular, me liga nesse celular aqui e tá, tal. Tá de boa. Não acredito no que tu vê lá, não. Eu já faria assim, minha minha véia já sabe que eu sou retardado mesmo. Entendeu? Então, Mas eu, aquela luz que ele fez, que é a luz do chão, Aquilo é muito top. E aí tem formatos né, de luzes diferentes, né? Refletor, lanterna, mais potente, menos potente. Pode levar umas células, enfim, fazer uns bagulho massa. Cara, então fica aí, ó. Dica pra vocês aí, pra Ellen também. Bruxa de Blair e qualquer chamado grito. Eita, sei lá, esse com os negócio dois. do grito aí é bom, hein? Mano, e assim, ó, não é pra ver o susto, não, irmão. Veja a fotografia e a linguagem cinema, cinematográfica. Cara, é parte de edição. Mano, é irado. Irado. Aí sim, aí, cara, vocês vão evoluir numa parada insana que não tem. Tá dado a dica aí, Nego falou aqui, não dá ideia não, pelo amor de não Deus. <risos> eu tava aqui... Estão eu, eu... dizendo que eu... tô fala de uma tal de casa de médico. Poxa, velho, a casa do médico. Ah, meu sonho é voltar lá, sem sombra de dúvida. Aquela casa é, foi assim. Eu, eu tava aqui de boa, né, fazendo as coisas que eu tenho que fazer. Aí eu comecei a olhar como quem não quer nada. E tipo meio que eu vi um telhado assim e falei: pô, esse negócio tá suspeito. E peguei e fui, cheguei lá, encontrei a. E, tipo, não, não consegui chegar na casa em si, mas conversei com a vizinhança. Chorei pro cara, o cara falou assim, não, pô, vai, sobe lá, tem um caseiro lá. Conversei com o caseiro, chorei, aí o caseiro não tava lá, tava a esposa dele. Conversei com a esposa dele, ela falou assim, não, então, só ele tem a chave, tem para ele chegar. Falei, mas eu posso andar em volta da casa, já que ela tá trancada? Ah, não, pode subir lá. Aí eu subi. Moço, na hora que eu cheguei naquela casa, que eu comecei a ver pela janela, sofá, armário... É, deu para ver os guarda-roupa cheio de roupa, carrinho de bebê, berço, cama de solteiro, cama de casal. Meio que a pessoa acordou num dia falou assim: tô indo embora. E foi. O resto ficou para trás. Tocou tudo, tudo, tudo para trás. A casa tá estava tipo, com tudo lá dentro: tudo, tudo, tudo. Aquela casa só estava zoada e trancada porque o, caseiro, o próprio caseiro contou. Teve uma equipe lá que foi fazer um, um trabalho ali na região, um servir na região, eles precisavam passar pela mata ali na, na região da casa. E aí, como a casa estava abandonada, tinha uma área lá no fundo bacana tal, os caras começaram a usar ali para almoçar. E até então, de boa. Os caras tava lá almoçando, beleza. Só que num belo dia, o pai do caseiro foi subir lá na casa para ver. No que ele chegou lá, muita das coisas que tinha dentro da casa tava sumindo. tava sumindo tudo. Aí ah, ele... Né? Aí ele, tipo, falou assim, ah, que pode ter, ele não quis acusar, né, eu também nem quero, longe de mim isso, mas ele falou que provavelmente pode ter sido os próprios, o próprio pessoal que tava fazendo trabalho ali na região. Aí foi onde eles lacraram toda a casa, porque a casa, é, ela ela foi construída de um jeito, com uma segurança, que quem tá fora não entra, quem tá dentro não sai se ela estiver trancada. Porque toda janela, toda porta, tudo tem uma grade muito, muito, uma grade muito forte, então ninguém entra, ninguém sai naquela casa. Aí ele foi onde ele lacrou. Mas desde a última vez que eu voltei lá, eu tava até combinando com pra gente voltar Desde aquela vez que eu fui, acho que... Ah, não, não tem um ano ainda Mas até hoje não consigo voltar mais lá Não sei Por porquê Então, tipo, o, o conseguir ir, eu até consigo Mas é aquela, eu não sei se o caseiro mudou da, de lá, se ele trocou de contato, não sei. Eu sei que desde então nunca mais obtive a resposta do caseiro. Caraca, mano. E é longe de onde. Você tá em qual cidade mesmo? Mogi, né? Eu moro em Mogi Iguaçu. Isso. E o Luan é. Jundiaí. Esqueci, Jundiaí. É longe? O... Da, da minha casa para casa do. Isso, é. de um para o outro. De um para o outro é. é... De moto, de moto, quando ele vem pra cá, ele gasta uma hora, uma hora e dez, pra vir de boa, uma hora e meia, pra vir de boa, de moto. Tá, de motoca, ele tem uma R3, é, é longinho, longinho. É longinho, é longinho. É longinho. É mas longinho, caraca. É. E esse local, é, é no meio de vocês dois, qual é? Ele é um caminho, tipo assim, ele é o um meio, só que é um caminho pra cá, tipo, que o Mojigocê tá aqui, Jundiaí tá aqui, a casa é aqui. De lá ah, para cá, de, de Jundiaí para cá, eu acho que é mais distante do que da, daqui para lá. Só que daqui para lá já é uma hora e pouquinho, mais ou menos, de carro ali. E acho que é uma hora, uma hora e meia, uma hora e meia, uma hora e quarenta de carro, mais ou menos, que a gente gastou para ir da, daqui de casa até lá, quando a gente foi. Entendi. É, pô, para trombar lá, só para arriscar, é tenso, né? É, tem que dar um tiro bem certo. Pô, certeza. Imagina. Não Não, não vira. Ó, Marcelão aqui falou pra você contar, eu digo Marcelão lá do detectorismo, tá? Sim. Deixa eu achar aqui. É, quando você foi na casa do Marcelo, será que é ele? E tiveram que caminhar agachados. Caraca. Produção, teve... pelo amor de Deus, vira A esse ventilador. Andar agachado? Por... É, falou aqui, vira, vira o ventilador para o outro lado aqui que eu vou congelar. Pode ser também. Eu não tô Ri muito em ver Lucão, o Marcelo. Fala também você quando mesmo. você foi na casa do Marcelo e tiveram que caminhar agachados. Ah, pô, foi quando, mas foi em, em invadir, né? Entre aspas, invadir a casa da Denise, pô. A gente, tava, a gente tava gravando por aqui, aí nós né, mandamos mensagem do Marcelo. Mas pode invadir sua casa? Marcelo, pode, pode vir, pode invadir. E aí, beleza, só que nós, tipo assim, nós já meio que ia gravar e no... no... Eu nem morava aqui, eu morava na Estiva ainda. Morava na Estiva naquela época. Aí no, no caminho, nós né, falou assim, ah, vamos passar na Denise. Então a Denise já sabia, né? A Denise é a esposa do Marcelo. Ela já sabia que a gente ia passar lá. Só que aí a gente começou a meter, tipo, meteu o louco, né? Eu falei assim, não, a gente não vai mais passar. A gente não vai mais conseguir. Aí eu comecei, eu, eu tinha gravado stories falso antes, é, antes de sair de casa, fingindo que eu não tinha ido gravar. Aí eu, eu postei, os stories deram umas três horas, stories falsos, pra ela achar que a gente não ia passar lá. Só que o Marcelo já sabia de tudo, tava tudo combinado já. A gente foi num, num, num parque ali perto, da, ali perto da casa deles ali, encontrando com o Marcelo. estrolando a esposa a Denise, dele. A Denise, isso. Invadindo a casa é. dele a gente chegou lá na na que eu tramo com ele aí eu, aí na hora que a gente chegou o Marcelo chegou com um mapa da casa dele com um, um já planejando tudo que a gente ia fazer ó vocês vão entrar por aqui vai até aqui fica desse jeito que não sei o que que não sei o que beleza aí a gente chegou na casa dele escondemos uma moto na rua de cima colocamos capacete no carro ele chegou como que não quer nada aí a gente ele deixou o portão aberto para nós Aí o longe entrou, foi agachadinho por baixo da janela dela, foi lá no corredor, saiu lá no fundo, e eu fiquei na frente. Aí eu fiquei na frente, eu dei um grito, Denise, para ela abrir o porta, tipo, para ela vir para frente. Aí na hora que eu escutei que ela veio para abrir a porta achando que a gente tava chegando, eu corri para o fundo também. eu fui lá para o fundo, sentar na mesa lá no fundo, aonde a gente meio que tava invadindo a casa dela. Aí ela saiu para frente, acho que ela não viu ninguém, ficou meio triste e voltou meio tipo, cabeça baixa assim. Aí na hora que ela abriu a porta, que deu de cara com a gente, ela deu um, tipo, um choque, assim, um susto. Aí foi onde, tipo assim, a, o nosso plano tava perfeito da invasão. Que foi graças ao Marcelo, né, o, o mapa dele. Aí a gente conseguiu invadir. Aí foi onde teve a cena. Que acho que foi eu que gravei, ou foi o Luan que gravou. Que é a, a cena que tá ele e o Marcelo rastejando por baixo da janelinha, assim, passando lá pro fundo. Que foi é, é, é, a... Não, foi... Ah, foi um... Acho que nem o, aquele cara lá, o James Bond, faria aquilo que a gente fez. Missão impossível isso. Que maneiro. Cara, e eu observo umas paradas assim, ó. É, Marcelo aí do, do detectorismo, Bauru, né? É esse, né? Não, esse, é, acho que a gente confundiu os Marcelo, então. Não sei quem que perguntou. Mas o Marcelo Vamos que eu tava aqui. falando era o Marcelo esposo, o esposo da Denise. Esposo não, né? Marido, né? Marido é marido e esposo que fala. É, detectorismo Aventura Bauru. Isso, esse é, o, esse é o Marcelo também. Esse Marcelo ele veio em casa uma vez também. Ah, tá. Ele que perguntou, pediu pra você comentar dessa história aí. Ah, tá. Então o Marcelo falou para comentar da história do Marcelo. Tá. Agora é eu. É muito Marcelo. É muito Marcelo. É Marcelo muito demais. Marcelo. <risos> Cara, então assim, qual Marcelo que conhece e tava junto com você e Luan? O... Esse Marcelo Henrique. Marcelo Henrique ah. Marquesini. Ah tá. Ele Entendi. é o marido da Denise Marquesini. Ah tá. Põe que são que são primos então da da, da Marquesini famosa. Ah, da é... Bruna Marquesini. Olha cara eu nunca cheguei nesse assunto não, mas vai saber se não é um primo né. É, né? O é... nome não é não é tão é... comum né como é... o da Silva por exemplo. É pô até um parentesco aí. hein? Não é não. É... <risos> Tem, tem que ser diferente, né, não? Opa! Luan! Ah, meu pai tá aqui também, meu pai tá na, na live aqui, ó, falando aqui, ó, já Jocinei. Ele falou pra, sobre o, o dia que a gente foi, é, né, foi bem atacado, mas o dia que a gente teve que fugir do cachorro e o do, do barco que ele salvou os peixinhos lá. Também. Essa história da, dessa casa do barco é complicada aí. Não, não, é essa do barco é outro barco sem ser a casa do barco. Como assim, mano? É, não, é, ó, é, é muito Marcelo, é muito barco, tá é que a, a casa do barco é, a, é aquela casa que tem a lancha que o Lão gravou. Esse barco, meu pai falou, é, ele é um antigo museu que tem aqui no Sul. que ele era um, um museu voltado para o índio. E aí, tipo, tinha muma, tinha um monte de coisa lá. E um dia a gente foi lá que o meu pai queria conhecer. Só que a gente chegou, o, o tanque tava secando. E aí tinha um monte de peixe lá, tipo, no brejo, morrendo. Aí a gente catou os peixinhos, assim, a gente não, né? Meu pai entrou no brejo, começou a catar o peixinho, passava dentro de um balde, não sei o quê, aí eu com meus irmãos levava lá do outro lado, no outro tanque, jogava os peixinhos. Eu sei que acho que nós salvamos naquele dia, acho que uns 40, 50 peixinhos, mais ou menos, aquele dia, que nós salvamos, tava tudo no brejo, morrendo. Caraca, só cuidado. Que, é, só que esse barco é um barco de tijolo, de alvenaria. Oi? É, eu é uma... É uma construção é. de alvenaria em formato de barco. Que era um ah, museu. Tá. Entendi. Agora, agora fez sentido. Se bem que eu tava trocando ideia aqui com. Não vou citar o nome, mas o canal dele eu falo. Você já viu o canal Fala Sério? Eu posso ter, posso ter visto, mas não tô lembrado. Tá. Daí. Enfim, depois se, se tiver vontade Dá uma olhada no canal do maluco Tava trocando ideia com ele E ele me mostrou um vídeo De barco, mano Que é feito de tijolo e concreto E o bagulho navega Eita. É pra navegar Pois é esse, Essa e... foi a É, Pelo menos esse que eu fui eu não navegava não, tava ali Paradão ali mesmo Caraca, mano Aí, né, cada um tem Tem Caraca. a sua função na parada, né o bagulho de tijolo e... Ah, não. Cara, e assim, ó, vai, vai piorar a história. É, tipo, esses bagulho de cargueiro que leva container pra China e traz da China e tal. Dessas fitas aí. De tijolo? Aham. Uhum, tijolo concreto. Ah, pronto. Agora, eu... é. Que nem, que nem aquele meme lá, né? Meu filho, meu filho, você vai ver coisa. Rapaz, não... Nossa, tem Te juro, que nesse mundo. Te juro, eu fiquei também besta sem assim, saber dessa parada aí. Agora, o produção, o que que tu falou aí? Quem que disse aí de velho? Como é que é? O seu pai, lucão? Sim. Oh. Ah, teu pai tava falando que achava que eu era mais velho que o seu pai. É, meu pai. Mas, tá uns, falando... Meu pai uns três anos mais velho. Teu pai. Mas que eu? Isso. Ô, oh, mas tu tá velho. Como é que é o nome do teu pai? Juscinei. Justinei, você é velho, hein? Vai ficar mais fácil. Ô, Ney, você é velho pra porra, vem querer me trollar ainda. <risos> ah, esse rostinho de bebê aqui, porra, que eu tenho, tá de sacanagem? Tá de sacanagem. <risos> Cara, e aí me diz uma coisa. Pelo que eu entendi, tá? É... Tu veio para fazer o conteúdo lá de exploração, mas tu passou algum momento fazendo é, pesca magnética. Ué, no meu eu intercalei a pesca magnética também. É, como que isso deu esse estalo para você? Como é que aconteceu? Ah, vou fazer pesca magnética. Que porra é essa? Eu já tinha é visto, antigamente eu tinha visto até alguns vídeos sobre pesca magnética. Aí eu tentei fazer isso aqui com o imã de alto-falante e não deu certo, porque o perdeu o imã, quebrou o imã, tudo. Aí um dia eu estava andando no centro do Iguaçu, lá na Ponte de Pé, aí eu encontrei o, um, o Salzani, ele é bombeiro, é bombeiro em Majumirim. Encontrei o Salzani, comecei a conversar com o Salzani nessa época aí foi bem... Ah, foi na, na época que eu encontrei o corpo, eu encontrei o corpo em novembro eu encontrei com ele em dezembro. Aí a gente começou a conversar, beleza, aí eu vi eles pescando, falei, cara, isso é da hora. Aí ele me passou um contato de um amigo dele. Aí eu chamei e a gente começou, tipo, é, tipo a conversar e tal. E ele tinha um canal também, na época, na, tem até hoje, né? Mas, aí a gente começou a conversar, beleza. E começou a marcar umas aventuras. Só que na época eu não tinha o meu ímã de, de pesca magnética. E, mas Aí ele me emprestava o dele, eu ia no, a gente foi algumas aventuras, umas três, quatro aventuras. Só que aí... Né, é, que eu aprendi, peguei o gosto pela coisa, aí entra o Marcelo do Detector de Aventura Bauru. Porque ele, eu não lembro ao certo, ele vai me corrigir se eu tiver errado. Mas ele, parece que ele entrou em contato comigo e me mandou um ímã de Nodim. Um ímã de Nodim de 110kg. Ele me mandou o um ímã com corda e, tipo, falou, tipo, mandou. Aí eu falei, pô, da hora. Aí eu peguei o meu próprio imã, comecei a fazer os meus vídeos, comecei a fazer, peguei gosto, aí eu participei de um sorteio, ganhei um segundo imã de 110 kg também, comecei a fazer ainda mais, comprei corda de 50 metros pro bichinho, e aí depois eu fiz, eu consegui uma parceria que eu peguei um de 340 kg, que é, eu tenho esses três imãs até hoje. E aí, eu com os três imãs, eu falei, cara, não, agora tem que ir. Aí foi a gente começou a fazer as peças magnéticas em família. Aí eu, o Marcelo veio para cá, a gente gravou peça magnética aqui no gostou também, e depois eu comecei a fazer peça magnética em família. é meu pai, minha mãe, a Ellen, meus irmãos, e é todo mundo aí. né, Foi numa ponte que nessa ponte tudo que era peça de caminhão tinha lá dentro. Aí foi ali. Que, aí ali foi onde meio que assim todo mundo pegou o gosto. Aí meu pai comprou imã para ele. Meu pai tem o imã dele ali também. E aí né, começou a fazer a pesca magnética lá naquela ponte. Aí a gente foi numa outra cidade, é, uma outra cidade distante daqui também. Numa ponte que eu nem dava nada e começamos a pescar. Aí fazendo a pesca ali, joguei. Comecei a puxar a peso, falei, opa, tem algo aqui. Aí eu tirei uma lixadeira, lixadeira Bosch. Falei, opa, já, já, já tô no lucro aqui, né? Lixadeirinha, tá, não sei o que se tiver conserto, tá no lucro. Continuei pescando, joguei de novo, tirei um, um pedaço de uma espingarda de madeira. Falei, opa, já, já tá diferente o negócio aqui. Aí eu pescando um pouco, joguei de novo, pescando, pescando, tirei uma espada de dentro do rio. Tirei uma, Essa uma... espada... Você apareceu, eu vi pelo menos oh, oh, vou, vou, vou pegar Aí Estava ah, atrás dele já ó. Tem até hoje a espada, tá aqui, ó Nunca, nunca Já me ofertaram Ofertaram pra comprar, mas Não vendo, essa espada aqui é meu troféu Troféu de pesca magnética O achado mais top até hoje Com essa espada Cara, isso daí, essa espada Eu vi em um vídeo Que eu acho que, acho não o Luan tava junto, tava chegando na tua baia pra te pegar, Foi. pra ir pra algum lugar. Mas eu não lembro qual maluco que tava junto com ele. Arrisco em dizer era que era Bruno. o Pipi. Era, era o Bruno. Era o Bruno. Sim. E aí, quando eu vi essa espada, eu falei: Não, tu tá de sacanagem, tu tirou essa porra do. Porque essa é a espada do. do... Como é que é O produção? É os Thundercats. Aí tem até o olho de Tandera aí nessa porra. E a bichona é grande, cara, tem mais de um metro esse negócio aqui. Caraca, mano, isso é maneiro. Mas tem alguma coisa dela que identifique, sei lá, tipo, se é uma espada de cadete militar, alguma coisa não, assim? Não, ela é, pelo que. Ela não tem corte, ela é mais para enfeite, ela não tem corte nenhum, é só uma lâmina aqui sem corte nenhum. E aqui, é que agora já saiu, mas aqui e do outro lado tinha dois botãozinhos com aquele é, o, era o compasso, o esquadro e o olho, que era o símbolo maçom. E aí meio que descolou, tá. porque ele é uma cola Quando eu fui lavar a espada, eu nem filmei nada Eu tava tão emocionado, ela tava toda suja Aí eu lavei, lavei, pum Aí já saiu os dois botões, que era colado Aí eu acredito que era v só uma espada decorativa mesmo Você Quer informação agora Em canal aberto Ou você quer somente Pra você depois no WhatsApp Porque é muito pesado Não, não, não, não. Não, para mim não. Ah, é, você que escolhe. Se quiser falar, pode falar. É, quem falou que foi a produção que é um bandista e ela é mãe de Santo. Então é o seguinte, é uma espada de Ogum, uma entidade. Mas tipo, uma uma vez bem lá atrás eu pesquisei sobre, conversei com uma pessoa também que que era da mesma religião. Ela falou para mim que é assim, quando eu encontro por acaso Algo, Algo. Dentro, dentro, dentro da água e eu tiro da água, ela falou que assim, não tem problema. Não tem problema eu, eu levar para casa. Agora, tipo, se tá ali no seco e eu pego e levo embora, aí já é outra, a outra história. Perfeito. Aí, aí eu, tipo, é por isso que eu peguei e trouxe, porque tá, tá aqui até hoje. Isso aí, ó. E a minha esposa tá é, assinando embaixo com o que essa pessoa te deu de informação. É isso mesmo. Né, tipo, tu não fez de propósito Sim Diferente de tu interromper um bagulho né E pau, aí dá, dá zica Dá zica Dá zica, mas cara, isso aí foi massa Bicho, eu também tenho aqui é, Eu vou começar né, Com a pesca magnética Boa, Aí sim. De... Vou começar é, Peguei a parceria aqui com o Rodolfo Lá da fácil Negócio Importadora então vou deixar aí o salve já pro Rodolfo, tá? Uh, meu, muito obrigado. Mandou um imã de 300 quilos, é isso que fala? Eu acho que deve ser o mesmo que o meu, que inclusive a minha, o, a minha parceria foi com ele também, da Faça o Negócio. Foi o meu imã de hein? 340, foi com ele também. Massa. E o cara é gente boa, hein, cara? Não conheço pessoalmente, não. Gente boa pra caramba, pô. Eu conversei com ele, se eu não me engano, eu conversei pelo Instagram. Foi rapidão. É. Pum, pum, já agilizou e mandou e chegou em casa. Pois é, cara. Gente boa e tal. E aí, cara, eu, eu, trocando ideia aqui, vai estar tá desenrolando com a gente também aí o Marcelo, da, daí de Bauru, Detectorismo, né? Marcelão. Então vai estar tá desenrolando com a gente. Inclusive, ele tem que me responder o WhatsApp lá, viu, Marcelão? Aí, Marcelo. ficar aí meu salve para confirmar se tu vai colar aqui, final, final de ano, como é que vai ser e tal, tá? Então não esquece de nós, não. Tamo junto. Ó. <risos> uma puxada de orelha do Marcelo. <risos> ah, Marcelo. Ô, Marcelo. Então, a, a... Aí cê... agora eu começo a fazer a linha de tempo. Comecei a entender como que você conheceu o Marcelo, a forma que você conheceu, né? o Rodolfo. Uhum. Cara, isso é muito massa, você vê. É... Porra, Tá certo, né, teu amigo pessoal e tudo mais, falando do Luan, viu que você ia ter a parada, daí entrou aqui, deu uma moral e tal, né. Porra, mas isso tudo é maneiro, porque a galera vai vendo isso vai ligando cada vez mais. hoje tem um nome chamado engajamento, né. Uhum. Porra, mas eu fico muito contente de ver que são pessoas normais, saca? E pra vocês que estão aí no chat e porra... Eu agradeço muito, o Lucão também agradece muito a participação e interação de vocês aí. Então, cara, acredite, quem não conhece o Lucão pessoalmente, ele existe. Eu não uhum. conheço, mas ele existe, tá aqui desenrolando comigo. E esses outros também existem, isso puta, mano, é legal pra caramba, saca? É, pô, porque eu, eu posso falar porque... Quando eu conheci, eu, eu falei, eu, tipo assim, só comprava pela internet. Aí imagina, do nada, num domingo de manhã, você vai abrir o portão ali da. Tipo, tava na, na, na Ellen, abriu o portão da rua da casa dela, e ele com a câmera assim, e aí, filho, bora gravar? Eu travei, pô, porque tipo, você só vê o cara ali na internet, você conhece a pessoa só pela internet. Quando você vê pessoalmente, é outra, tipo assim, é um choque de realidade, mas, pô, tipo. Mas é tudo gente da gente, é tudo normal mesmo Faltam os parafusos de vez em quando, na verdade sempre Mas é né, tudo de boa Cara, isso é muito massa, velho Porque a gente vê ali, né, tipo o Marcelão Marcelão, viu primeiro vídeo que eu vi do Marcelo, do detectorismo lá Ele tava, eu acho que num poço, mano, resgatando Poxa. alguma coisa lá Cara, esse vídeo foi top pra caramba Pois é, mano Aí eu vi ele lá e tal, falei, cara, que bagulho da hora, né? Então, achei muito maneiro. Uhum. Aí, pô, sabe como é que é o algoritmo, né? Tu vê um, tá na merda, começa a te entregar um monte. Pior que é, pô, desse jeito mesmo. Tipo, tu caiu na besteira de clicar, se lascou. <risos> tu não quer parar de ver, não consegue. Então, aí meu filho, pô, começou a gostar também. Aí veio essa ideia, né, vamos fazer esse esquema, vamos. Aí, porra, contato com o Marcelão, entre outros mais. Fiz uma resenha. Foi anteontem produção com o Leonardo, lá de, de Rio Grande do Sul Pesca magnética e detectorismo. Acho que. Eu, eita, pô, meu holofote acabou. Mas esse daí eu não, acho que eu nunca vi, não. Ainda não. Não. Ele, ele pesca em cima de um caiaque, tá ligado? Caraca! Aham. Uhum. Que duro. Cara, é. mó da hora. Doideira. Mó da hora. Porra, doideira mesmo. Aí, comecei o contato com essa galera toda, daí contigo. Então, porra, eu vejo assim e falei, cara, não é mentira. Não é uma inteligência artificial ali, <risos> tá ligado? Existe. A gente tá tudo aí, tipo, cada um mora numa cidade diferente, mas tipo, todo mundo aí, a gente existe sim, pô. todo mundo é gente boia. Porra, isso é muito maneiro, cara. Muito maneiro. Aí, mas tem nego aqui falando. Produção, procura aí. É, Imperatriz, né? É, disseram aqui já que era pra ele falar de uma casa. Antes de a gente puxar o assunto do detectorismo da pesca magnética. Tinham aí falado de uma... Ah, porra, Lucão, Lucas, fala de tal coisa. Cara, eu não enxergo, mano Difícil pra caramba. Peraí, produção vai achar ali. É que, mano, a produção, ela, ela opera aqueles botões todos e ainda faz crochê, tá ligado? Eita, poxa! Aí tá ali, ó. Então, acho aí... É, tem uma, Eu tem uma, acho que é mais participativo aqui se eu não estou enganado, acho que foi a Denise que falou. Ah, é a casa do piano, será? Casa do piano, essa mesmo. É, mandaram aqui sobre a casa do piano, cara. cara Ana Filipa? Ana Filipa, Ana, Ana Schoas, o Will tá mandando, Beto. Tem muita então. gente mandando. Cara, mas essa casa do piano é uma história que foi, tipo, foi muito no acaso. É muito no acaso que a gente encontrou essa casa. A gente pegou e estava indo para um outro lugar. Era uma empresa abandonada. Só que é, quem tava dirigindo meio que errou o caminho querendo pegar um atalho. Falei assim, não, vamos pegar esse atalho aqui que né, chega mais rápido. Só que ele errou o caminho para ir no lugar, errou o atalho e errou o atalho do atalho. E acabou que ele né, chegou num, no, num beco lá. <risos> tipo... <risos> Aí né, chegou meio que num beco assim e tal. Aí passando na, na, na, nessa rua, eu olhei assim e falei, olha... Aquela casa ali tá tô com um pressentimento bom. Aí, não, vamos parar, vamos dar uma olhadinha. Aí né, desceu do carro, foi lá dar uma olhada, olhou, olhou como quem não quer nada de longe, né? E não viu movimento nenhum, o mato já tava relativamente alto, já não tinha portão, não tinha nada. Vi uma janela aberta, falando: opa, tá suspeito. Era Mas... uma casa muito engraçada, não <risos> tinha teto, não tinha nada. <risos> Era quase isso. Aí a gente falou assim, não, vamos, vamos garantir a certeza. Vamos na empresa, grava na empresa e volta aqui. Beleza, foi na empresa, gravou a empresa, belezinha, voltamos lá. Na hora que a gente voltou, que a gente olhou para essa casa, que a gente achou que ia ser só uma casa, atrás dela tinha mais duas. Foi três, três casas ali. Na primeira, na hora que a gente olhou, a gente já viu aquela cozinha com fogão, talher, foto dos, dos acho que era dos antigos moradores, alguns móveis perdidos, guarda-roupa. Tinha muita coisa, é, é, banheiro, que tinha até banheira, tava lá tudo. Aí falei, nossa, olha isso, vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar e tá. Aí esse, esse amigo meu que tava comigo, ele começou a gravar da primeira... Nome, nome do amigo. É o, o Giliard. Ele começou... Giliard. Isso, ele começou a gravar da primeira casa pro fundo, eu falei, eu não vou ficar esperando, eu vou ir da última a primeira. Então tá foi o que eu fiz só que na hora que eu cheguei na última casa que eu pus o pé na sala eu na hora que eu olhei assim que ele eu tinha dois sofá branco de couro mas eu acho que em cima daquele sofá tinha mais de 500 livros livro de livro antigo muito livro é, tinha livro tinha enciclopédia tinha livro de história essas coisas álbum de fotografia de 1932 de uma escola de Campinas, é, encontrei máquina de escrever antiga tinha um quarto com mala de viagem é, do, que tava lá com a etiqueta de Guarulhos que era coisa antiga da década eu acredito pela pela aparência da mala que ela mala uma de couro da década de 80 dentro daquele quarto tinha muito muito livro tinha disco disco de vinil daqueles tamanho mini mas dentro de uma de uma pasta que tava os discos guardado aí eu falei caramba nossa tipo Caramba, que estouro, né? Achei uma a, a mina de ouro. Só que aí o melhor foi na hora que eu cheguei na cozinha da casa. Tinha duas cristaleiras, ali eu chuto que tem uns 5 mil livros ali. De tanto livro que tem. E é tão antigo, mas tão antigo que tem a fita cassete 1 e 2 do Titanic. Que o Titanic era tão grande, tão grande, que teve que fazer em duas fita cassete. Calma tá... aí, como é que é o nome do seu pai? Meu pai é Jocinei. É Ney, né? Nisso, Ney. Seu Ney, com todo respeito, a porra, teu filho tá querendo ferrar com a nossa vida. Porra, faz muito tempo, muito tempo, década de 80. Porra, irmão, tamo junto, década de 80, rock and roll, espica da parada, e aí vem é. o cara e fecha com chave de ouro. Porra, Lucão, quer me fuder, me chupa primeiro. Não, então porra. a parada é assim, ó. Titanic, velho, eu vi. E não eram duas fitas, eram quatro. Eu tinha essa Eita, porra. Poxa, eu achando que era só duas um no negócio. <risos> não, eu pô, me senti mas... velho pra caralho, década não. de 80. Não, Titanic, eu também senti pra caramba. Mas eu, eu falo, tipo, a, as malas. As malas eram bem antigas, assim. Mas aí, ah, eu cheguei, na, cheguei na cozinha e encontrei tudo isso. Na hora que eu olho pro meu lado, não tem um piano dentro dessa casa? E o piano ainda funciona, as teclas dele, comecei a ter que cara tipo... Dava até uma vontade de chorar, de ver aquel aquelas coisas porque tinha muita coisa, muita coisa. Tanto que eu já, já fiz vários vídeos voltando lá, na, já fiquei preso dentro da casa, já voltei sozinho, voltei acompanhado, e fiz uma porrada de vídeo. Corri atrás dos, do, tipo assim, de procurar, entender a história do motivo do porquê aquela casa tá lá. Descobri algumas coisas, tem coisa que eu não posso nem contar. Tipo, meio que entrei em contato com o, uh, um dos donos, e a pessoa cagou pro lugar, tipo, caga pro lugar até hoje. Então, tipo, meio que assim, a casa tá lá com tudo dentro. Tem um na, na casa do meio tem um quarto montado com guarda-roupa que leva de parede a parede. Acho que é até roupeiro o nome dele, que é aqueles mais uh, mais antigo, detalhado, de madeira bruta mesmo, seis portas, Sim. com porta com espelho, cama, aquelas penteadas uma grana, mano. Pô, é tudo madeira maciça mesmo. A cama montada tinha lá a penteadeira, é uma penteadeira que tem aquele espelho que ele vira, é, ele vira o espelho para não ficar o espelho para frente, e, é, e ela é. tem a, a base de mármore, a coisa mais linda, só, é só madeira de qualidade que tem lá dentro. Muita coisa antiga mesmo, de tipo, relíquia. Para ter ideia, eu encontrei um livro assinado do ano de 1912. Era o livro das noivas. Não, o livro isso ele, daí é velho mesmo. O livro estava assinado. É tava assinado, cara. Eu fiquei de cara e eu fiquei muito triste pela casa. Tentei correr atrás para o povo, tipo, né, pô, pega os livros, dou pra instituição, dou o piano para uma instituição. Mas até hoje, até onde eu sei, ninguém nunca fez nada ainda. E tá tudo lá da mesma forma? Faz um tempinho que eu não volto, que eu não volto lá, mas eu acredito que tá tudo lá, do mesmo jeito. O que deu para o pessoal roubar, que era coisa mais leve, tipo, é fio. É, cobra essas coisas, alguma coisinha que tinha lá talvez devia ter coisa de prata alguma coisa lá, o que deu pra levar o povo levou, o resto que tá lá é porque é a coisa que ninguém se interessa ou é muito pesado, porque, né, o piano é pesado pra caramba e livro a galera não interessa por isso não cara, é, é brabo eu tava até vendo dois, citar aqui dois vídeos que eu vi lá do Luan é, um que ele fez um react de um japa que eu já seguia antes de conhecer o Luan, você e a turma toda. Uhum. Uh, e aí, sei lá, onde é que tá esse japa no Japão, sei lá, em São Paulo, aí, sei lá onde é que o maluco tá. Mas ele faz umas paradas lá em motel. Cara, uns motéis lá abandonados e tal, não sei o quê, e tudo inteirinho. Inteiro. Suave. Cara, aí aqui com a gente, a gente tem uns bagulho abandonado, tudo destruído, lascado, quebrado, queimado, fedido, cagado. E tudo que termina com ado tá. Pior que é mesmo. Mas eu, não é? consegui, eu consegui gravar em dois Porra, intacto Porra, é massa. Tava intacto. Tinha um que eu consegui gravar, é, foi aquela oportunidade única. Entrei pra gravar e tava com tudo intacto intacto, intacto. Tava tudo empoeirado, mas tava tudo no lugar. Só os colchão que não tava mais. Mas as TV, as camas, coisa de som tava tudo lá no lugar, tudo bonitinho, e não tinha nada, é, tipo, é. quebrado, nada vandalizado, nem pichado, tava tudo no lugar. E teve um outro você... que eu gravei também, que tava desse jeito, só que hoje em dia eu passei em frente e falei assim, ah, vou gravar lá de novo, né, já faz um ano, fui lá, tá funcionando agora, voltou e... ativo. Mas, Bom, se, não, agora, se, não, se não deu você nada... Você podia fazer um tipo ocupado e tal, <risos> porra. Faz não, uma série que... diferente, não? aquele negócio lá é estranho. Os quartos é tudo interligado. Um quarto é dentro do outro, aí é fora isso aí é tudo negócio e... estranho. Bagulho esquisito. Vai... Vai que é um lugar de swing, sei lá. É o povo comentou que era desses negócios aí mesmo. Aí eu entrava e... no quarto assim, olhava assim, um monte de foto, meio né? Assim na parede, um, os, os espelhos no teto, na parede, no chão, do lado em cima. Aí eu olhava pra uma porta, saia dentro do outro e falava, cara, mas como assim? Cadê a privacidade do casal? Aí depois que eu fui entender que não era bem uma privacidade, era um compartilhamento ali total ali. Então, ninguém é de ninguém, todo mundo é, é de todo mundo. É. Segue a onda, né? É. Pois é. Cara, você falou um bagulho lá atrás. Que você, os lugares, os lugares que você estão indo, que você está indo, eles são lacrados na sequência, né? E eu observei, tanto no seu, eu vi coisa do tipo, não lacrado, né? Mas eu vi você comentando assim, porra, galera, não estava assim desse jeito que eu deixei, né? Tipo, zoado, sujo e tal. Vi isso no do Luan também. E aí eu pego um parâmetro de um vídeo específico do Luan, que é uma série que ele fez de um casal numa chácara, fazenda, sei lá qual foi a fita lá que morreu o casal lá que a polícia entrou enfim certo. passou fogo em todo mundo que não sei se você foi mas deveria ir né nessa fita eu acho maneiro uhum. e cara é incrível parece que fica assim ó seguidores de vocês aí eu boto você ele todo mundo mais que tem tá ligado vendo assim porra, onde é que esse lugar aqui é, Luan foi Lucão foi onde é que é só que fica vendo na maldade. É. Saca? Aí chega lá, porra, zoa com o bagulho todo. Aí, porra, passa um tempo, eu não sei quanto tempo, né? Vocês é, chegam a voltar pro lugar. Mas alguns vídeos dá pra ver que não foi muito tempo. Tipo, passa uma semana, 15 dias, vocês trombam de novo é, lá. É de, lugar, é de lugar pra lugar, né? É que nem, tipo assim, tem, quando é um lugar muito como posso dizer, tipo, que nem a casa a, a, a casa do médico não tem como, a casa do médico, não, ninguém nunca vai lá, só, é só eu e o Luan mesmo que conseguiu, e olha lá se a gente vai conseguir de novo, mas tipo, tem, é de lugar para lugar, tem lugar que a gente vai uma vez, e o lugar é tão tão, tipo, assim que antes de postar o primeiro vídeo, uma semana depois, a gente já volta no lugar e aí que tá a indignação também é de ver se o lugar tá revirado ou não mas eu sempre tento, tipo, por exemplo, que nem essa casa aí da, do olho da Ellen. Quando eu fui a primeira vez, a casa tava de um jeito. Quando a Isso. gente voltou, já tava totalmente revirado. E nessa última vez, até a banheira tava fora do lugar. Porque lá é um lugar, é um lugar muito na vista. E uma coisa que a gente prioriza é não, de forma alguma, é, falar a localidade, muito menos a cidade, porque tem gente que consegue investigar e muito. E é que nem se falou, de gente que vai na maldade mesmo. Vai na maldade pra, tipo, para trazer alguma coisa. Só que... Cara, é muita sacanagem. É sacanagem demais, só que esse negócio aí também, da, da, de, da gente voltar e tá revirado, acontece muito, acontece muito. Porque tem lugar que é longe, então eu, a gente grava um vídeo lá, não tem como gravar dois no mesmo dia, porque não vai ter aquele ânimo do lugar. Aí grava um e vai embora, e quando posta, aí volta numa outra vez para gravar, aí, tipo, o lugar tá revirado, não sei o quê. É porque, eu não sei, mas alguém, sempre tem alguém que vai conhecer aquele lugar, é impossível não ter alguém. Alguém que conhece alguém que conhece aquele lugar, então sempre vai ter isso. O caso disso é aquele hotel que apareceu o um maluco lá dentro. Na primeira vez, primeira de todas que eu fui, tava de um jeito, quando eu voltei lá, que eu voltei com o Luan, tava totalmente zoado, fedendo. E nessa última vez tava pior do que do que tudo, Tava totalmente é, revirado, parecia um fracão, passar pessoal dentro, eu foi nesse hotel, velho. é que porra, é muito vídeo, né mano, e, tipo, eu fico meio zoado, bugado das ideias, teve dois, um que você foi, talvez seja até o mesmo, né, já nem sei, você foi com a Ellen, aí, tipo, tinha um elevador, tinha do lado do esquerdo, assim, uma vidraçaria inteira Que você falava que era sala de jogos E tal, não sei o que é Pra hotel. direita É esse hotel? Não, esse aí é o outro hotel que a gente tentou passar a noite Esse tentou passar a noite isso E tem um que você foi também com a Ellen Depois eu vi o Luan Com você E se eu não estou muito enganado O Luan foi com Ou oh, você, cabeça de pipi também tava, Que tava fez um, uma carninha lá isso, tava, tava mais três lá. E foi nesse também que vocês trombaram com uma galera lá embaixo? Oh, eu tava na janela lá assim, aí quando vê uma galera subir na rua, pararam na rua, começaram a olhar, a apontar pra gente. Aí foi a hora que, tipo, nós já gelou, né, não sabia quem que tava lá embaixo. Aí foi, nesse hotel a gente trombou um, um pessoal lá. E esse pessoal tava indo exatamente no hotel pra ir na piscina pra dar o rolezinho dele, tipo, o rolezinho dele era ir lá na piscina ficar lá, tipo, fazendo as coisas que eles estavam fazendo, né? Sim. Que, que nem, é, nem é bom muito falar, né? Porque não. Ah, é bem, é bem complicada a história daquele, daquelas pessoas lá, cara. É muito, olha aí. Tipo, o, o vídeo em si não consiste só no que sai no YouTube. O que sai no YouTube ali é 30 minutos do que, sei lá, aconteceu em 5 horas. Então, é bem complicado. Sim. E é isso, cara, que... Ah, ah, como é que eu posso dizer? O... Eu falei já no início do vídeo ali Eu sempre fui da produção por trás das câmeras Tá ligado? Uhum. Então eu sei de muita coisa que rola, bicho Tipo, um pouquinho mais da metade da minha vida Foi trabalhando né, com essas situações né uhum. Igual aqui o Marcelo falou que ele trabalha na TV e tal Não sei o que, tava botando aqui no comentário Detectorismo aí, Bauru Isso, né? ele trabalha mesmo na TV Pois é, então a gente que tá nesse meio Sabe como é que funciona saca? Tipo, não vou relatar também, assim, é, os B.O. Que, que rola, por exemplo, numa produção de podcast. né Cheio de botão pra tudo que é lado, que qualquer B.O.zinho que você aperte dá ruim. Uhum. Saca? Então, numa situação dessa, a gente sabe que rola, irmão. Tipo, vamos lá, vocês estão ali de boa. Vocês vão ali pra produzir conteúdo. Mas os malucos que estão lá dentro, cara, não tá fazendo um corre correto. É. Isso é. Sacou? Mas é o rolê deles. E tem que respeitar, pô. É, tanto que na Sacou? primeira vez, a primeira vez que eu fui nesse hotel, eu, eu não fui sozinho, mas eu entrei sozinho. ela ela ficou no carro com meu sogro. Eu entrei sozinho, aí eu lá dentro, acho que eu tava no, ter no terceiro ou quarto andar naquela hora, ela me manda mensagem falando assim, ó, tem dois moleques andando aqui em volta do hotel, parece que eles querem entrar. Aí na hora eu já fiquei meio assim, meio travado. Aí, tipo, foi indo, foi indo, ela mandando mensagem pra mim, Olha, eles olhando aqui, eles vão entrar, ó, oh, eles entraram, ó, oh, eles estão aí dentro, aí nessa hora que eles entrou, eu já fiquei num canto lá, falei assim, ah, vou esperar esses malucos vir. na hora que eles iam, eu vou tentar trocar ideia, se não der para trocar ideia, eu vou sair correndo, eu vou dar o primeiro e correr, aí foi o que eu fiz, só que na hora que chegou, era tipo, dois moleques também, que tava dando um rolê deles, tipo, indo no hotel, andar à toa e, tipo, fazer molecagem, é isso o rolê deles. Sim. Aí conversei com eles de boa. Aí eles perguntou, tipo, o nome do canal, expliquei, aí né, trocou uma ideia lá e depois eles foram embora. Aí eu só escutava de longe, eles passando, e correndo, e pulando, brincando. Assim. Deu moleque, moleque lá à toa. Sim, então assim, tipo, dá susto, porra? Claro que dá. Caramba. Pô, pra caramba. Ainda mais se tu um bagulho de noite mesmo. O que é. eu acho que vocês foram bem retardados de tentar passar. Porra, não, tem é. limite, sim. O negócio é lá no alto do morro. Dá pra ver a cidade inteira. Aí o negócio não tem energia. Todo mundo sabe que não é abandonado. Do nada, um quarto iluminado de longe dá pra ver aquele quarto iluminado. Porque tipo quarto um farolzão gente... assim. É, o quarto... só um quarto dentro do hotel aceso vou falar, tem algo errado ali naquele hotel ali. Ó. De longe Pum. dá pra ver. Ah, nós... ah, na hora que nós tava lá dentro, nós né, falou assim: nossa, mano, é muito burro, né? É, nós é muito burro. Mas já tava lá, bora. E os bagulho estala, mano? Tipo, porta estala sozinha, piso estoura. Ah, os... tem... tem horas, tem horas que, tipo assim, acontecem uns negócios, um negócio, mas tem hora que a mente da gente prega a peça na gente. A gente começa a ver, ouvir, escutar. E aí eu escuto o vídeo na câmera depois que eu tô editando fala falo: caramba, o o que eu tô escutando se não tem nada aqui? Aí, pode ser coisa da cabeça, pode não ser, mas, tipo, acontece muito disso, de coisa está lá, escuta a passo, escuta andar, as portas batem, aí a gente fala assim, carai, tem alguém, aí é só vento, então, tipo, acontece muita situação assim. Caraca, mano. Bicho, eu espero um dia poder trombar com, com, com você e a gente dar um rolê desse, porque eu quero sentir essa parada. Só não é vamos legal. três horas da manhã na casa do padre, não, cara. A casa do padre agora eu sei qual é casa aqui. É a casa que o clone gravou, velho. Aquela, <risos> aquela casa me dá um medo, cara. Só de assistir. Sério? É, de noite eu não teria coragem, não. De dia eu vou. Mas de noite. Já cara. viu a casa da bruxa, já viu? Casa da bruxa? De quem? A casa de... toda de pedra, mano. De, de qual canal dele mesmo? Não, eu fico aqui se não tô enganado em Piraquária essa parada. Caraca, não. Mano, cabuloso. Cabuloso. De dia, você vai suavizaço. Aí você vê, tipo, é no meio de. Do nada. Como essas paradas, né? Nunca hum. é no meio da cidade. É no meio do nada. Como é, é que eu posso falar? Tem uma. Tudo ajuda. Tem uma igreja assim, tipo, uns 400 metros uma igreja tipo essas capelinha que você encontra uhum. aí uma, uma só que bem trabalhadinho assim tem é que posso falar um painel de madeira com umas caras esculpidas nesse madeira não minto cimento sei lá concreto enfim uhum. esculpida nesse concreto aí uns 300 metros 400 descendo ribanceira abaixo no, aí abre uma clareira Você entra nessa clareira Do nada Mas daí eu digo do nada A clareira fecha Um monte de mato Parece bagulho de bruxa mesmo Misericórdia. Você dá três Você dá três passos Você vê uma casa de madeira Ô oh, cacete Pedra Uma casa de pedra Assim mano Irada, mas é pedra alucinante Você entra na casa Cara A sensação ela é assim Bum e é, um, que ela é um clima muito pesado Cara, não é o clima Mas parece que o bagulho Você fica em uma terceira dimensão Creta Tu olha pro final da casa Que a ribanceira continua descendo E tu tá dentro da baia Tu olha pro final assim, tem um lago de dia isso, tá? Você enxerga. Tem um lagão, assim, ó. Massa, top e floresta. Aí tu vai nessa fita de noite. Te digo assim, ó. Eu passei de bike porque eu não me liguei onde é que eu tava. Quando eu passei, isso era 4 horas da madruga. Mas quando é eu forte. passei. Aí eu já tinha passado uns 15 quilômetros. Cara, eu comecei a me tremer, mano. Me tremer. Quando eu fui olhar depois no roteiro, o mapa que rolou e tal, falei, caraca, onde é que eu tava, doido? E assim, a gente, se a gente trombar pra cá, a gente vai lá. De dia. A gente vai Não. <risos> você tem experiência, <risos> eu te levo no lugar de boa, vou contigo, mas eu vou usar da sua experiência e você me usa dos bagulhos onde é que tá. Né? Tipo, as casas, as bagaças daí a gente vai ver qual é Não, bora lá, mas Já fiquei é, meio assim, mito, né Já então... é, é portal o além Só pode Cara, mais ou menos isso daí Dentro da casa, essa sensação Tipo, parece uma bomba nuclear, tá ligado? Você entra ali dentro, terceira dimensão Você... é. E a casa é top, mano A casa é e top, não é não No meio do nada mesmo No meio do nada isso é doido. Ah, no meio do tem, nada. tem uma coisa muito grande nessa casa, porque nem ia ser tão top assim no meio do nada assim. Cara, tem uma aqui muito tem grande nisso. Aqui tem tem tem um bairro. Quem tá ouvindo aí só procurar. Chamado Jardim Social. É um bairro de bonado, tá ligado? Uhum. Tipo burguês pra cacete. Mano, tem algumas casas abandonadas ali, só que não dá para entrar. É complicado você desacredita também. Nos rolezão que tem, assim, você se perde nas casas. Gigante. Talvez você consiga, né? Desenrolando com cara e tal, não sei o que. Bicho, mas você fica também, assim, apreensivo. saca? Tu vindo pra cá, vai dar bom Não, eu, eu vou, eu vou. Pode, passar, pode escrever que eu vou, eu vou sim. <risos> então. Galera, é o seguinte. É... Todo mundo tá aqui, galera nem precisou, porra, já deram like aí no vídeo, porra, é só avisaço, galera daí, ó, comandou top, então de parabéns, mas eu não posso deixar de pedir, né? Porra, dá o um like no vídeo, se inscreva no canal e, Lucão, quero te agradecer muito, irmão, Imagina. por você ter aceito o convite, cedido o seu tempo, tá? Você podia estar tá editando, postando, sabe Deus o que mais ali? Tá com a Dona encrenca Ellen, mas não, tá aqui com o careca feioso, velho, desenrolando a ideia. E, cara, muito obrigado mesmo. Tá? É, não é um corte, é simplesmente um gosto de quero mais, tá? Para o pessoal pode poder ficar ali. E eu tô com um plano aqui maquiavélico, entre aspas, porra, de fazer um rolezão, a gente desenrola eh, no WhatsApp, mas botar alguns canais juntos. O que tu me diz dessa ideia? Cara, eu tô junto. Eu tô então. E aí bota assim, ó. Abre o... Puxa a câmera um aí, pra poder ver o cenário aqui, pra expri... explicar pro Lucão aqui. Tá vendo a tela aí? Tô vendo que tu acha do seguinte Vê, pega a visão tá, eu, você mais um, dois, três canais, e nessa tela aqui, a gente libera um link pra colocar a galera pra entrar, e todo mundo participar, e eles estarem aparecendo nessa tela aqui de fundo e desenrolando com a gente também fazer uma interação foda ia ser massa pra caramba isso, cara ia, ia ser, ser tesão, bacana. né nossa vida Pois é, vamos tentar fazer esse movimento acontecer aí, ver se a galera entendeu aí dos comentários, ver se eles gostam, se topam a ideia, né? aí a gente divulga alguma coisa do tipo. Mas do mais, meu querido, muito obrigado, de coração mesmo, tá? Obrigado a todos vocês que estiveram aqui, porra, agilizando, tropa do locão, foi foda, <risos> parabéns pra vocês. Foi irado, frenético. Lucão, tua rede social aí sempre é bom. Então, solta e dá uma mensagem pra geral aí. A gente sempre gosta de encerrar dessa forma. Ah, bom, bom, lá que eu de né? Mas, bom, é, meu canal, meu Instagram é, é o mesmo, é LucãoYT. Só procurar aí, tipo, no, no YouTube ou no Instagram que, que já vai aparecer eu lá. Mas uma mensagem, cara, tipo assim... Uma coisa que eu aprendi com a vida é que, tipo, se, se, se, tem, se você tem um objetivo, tem um sonho, mas é correr atrás, persistir, vai, faz que acontece, um, tipo, faz acontecer que vai dar certo, tipo, nunca dê desculpa, é, quem quer faz acontecer, então é basicamente isso, tipo, é, eu sou muito, muito ruim com as palavras, assim, eu sou meio tímido, mas... É isso, pô. eu queria agradecer imensamente aí, né, ao imperador, imperatriz, pelo convite. Fico, tipo, de verdade mesmo, muito agradecido. Confesso que é o primeiro podcast que eu participei, é de modo remoto, mas é o, é o primeiro, então tipo, é uma sensação muito boa, é um bate-papo descontraído, e eu curti pra caramba. E já queria falar aqui que no dia que eu for aí, pessoalmente, eu vou contar a história do, do Corpo. Que aqui não deu tempo de contar, Essa. mas eu vou contar. E Essa algumas daí. outras mais, né? Porque até lá vai ter mais aventura aí, que 2023 está prometendo logo duas viagens aí em janeiro. Não quero falar muito, mas se der tudo certo, vai ter novidade, novidade nova. Porra, aí é bom, Então Tem uma novidade em dobro, porque é novidade e é nova. É exatamente. Ah, e, é <risos> e é top. Galera, então assim, meu, muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Lucão, fica aí para o desenrolar contigo ainda mais dois, três minutinhos. Demorou. Tá? Fiquem em paz, galera.